Né? Dá. Sabe <risos> Dá que fica mais é. quietinho, Oi. né? Você já é, compartilhou com nós todos aqui já, né? Já marquei tudo, Beleza, deixa eu. Tá legal aqui assim, né? Tá ótimo, ligado. Ô Rê, faz favor pra mim. É. O ar aqui. Arruma ele pra gente. É. Então, depois a gente vai passar o papo, a gente é. A gente vai se esquentar Os né? trompão olha, olha, massa, né? Esse olhar é... Pô, isso é muito massa ah. né? E eu que paguei é. É. É Por que mudaram a bateria? A bateria? Faz assim a... Não Ela com um carro de... é, tem... ela... aí deixou... Dei hora? Peraí. Olha lá Olha mas carrega, no... não faz assim, ó. Carrega ela e depois do final do programa a gente faz uma foto com ela. Tá? Sim. Não, tá legal, eu tô acostumado. O meu, meu eu deixo bem virado pra mim. às vezes pega.. Tá jóia. <risos> You know? Já mandou, né Marina aí, you né? Know? naturalmente Não vou ficar as coisas me enche o saco A né, vambora o hum. que mais que eu ia te falar peguei peguei mas eu não dei marido e aqui no chão tava trocando ideia é o Rio? Morrer, vamos dizer, meus meu sócio Morrer na rádio Que é o programa que é o, o podcast a gente, Eu fazia com o roteiro um programa chamado Só Pedra, que era só rock também roll também quinta-feira vamos começar a fazer com ele Agora vai é chamar Cafofo dos Gordos E vai ser essa pegada Que fazer rapaziada de banda também Que fala de música legal, E legal, fazer legal. aquela coisa de frotona, tipo Rua, né A próxima proposta é Ruts, ruts. Quantos minutos? <risos> então, vamos embora. Eu, é eu, eu vou contar. Que é pra gente abrir. E... Boa, pera aí. Deixa eu colocar aqui já pra você. Ó, oh, gostei do áudio, hein? Boa. Toda vez que você postar... Marca a página do Lica também, alguma postagem. Você digitou depois no, no, no store? Tá? A última noite eu venho marcando o Lika, tá? Não, já tá no. Já tá no. Ah não, se fechar 3672. Se eu me roubar, também te roubo no banco. Demorou. <risos> Nada, só, só uns boletão bruto. Ah, bom, é. Comparteamento <risos> de. Hum. Boa, eu quero, eu gosto disso mesmo. Gosto de passar E olha lá, terminando as coisas eu aqui, ó. Eu durmo com ventilador e. E o ar? Não, eu durmo com ventilador e com ar. No, no Inter também vai estar Spotify, é, depois é Spotify, YouTube. Vai estar no YouTube. Pô, tô Quem cuida das uhum. redes pra ele é a mulher. Isso, Faz bem você. eu nem. Tem, é que nem eu falo, tem alguém que cuida pra você. Isso. A vida é assim. Sozinho você não consegue fazer nada. Não. não. A mulher é melhor ainda, porque a mulher pensa mais, ela fala, fala mais, mas ela acerta mais. mais. Né? É uma detalhista, né, meu? Ver os pontos, os é, detalhezinhos. coisa que nós não conseguimos. Não Vamos mais. Vamos nessa, meu irmão. Mais um ano, graças a Deus. Vamos pra cima. Bora. Bora. Bom. Bora. Depois você fecha aqui pra nós, e, meu irmão, à vontade. Tranquilo. Aham. Que Bora. a gente, às vezes, não teve tempo de fazer é uma morreria lá. rapaziada segunda-feira dia 30 e eu estava tão bem na minha casa, seu Lica. Pode crer. Vagabundo total, como eu sempre gostei de ser. Segunda-feira é o dia da lasanha, né? Não, segunda, mas eu tô nessa segunda-feira vai fazer quase 50 dias. Bom. Oh, rapaziada, queria agradecer a toda a rapaziada que o ano passado chegou com a gente, curtiu com a gente, trocou ideia com a gente, falou, gritou a gente pela rua, mandou aquele salve, fez críticas gostosas, deu aquele salve gostoso para acariciar o ego da gente, queria agradecer a todos vocês e falar para vocês que esse ano, dia 30 de janeiro de 2000, 2023, o podcast Passa a Bola novamente está aqui ao Vivaço pela destaque em todas as plataformas digitais, falando para vocês que nós queremos o que que no podcast passar bola. É sempre da voz aos calados. Mas calado não é porque a rapaziada não fala, é porque existe um underground no bagulho que realmente fazem coisas boas, coisas profissionais, coisas que de realmente, de repente muita gente não consegue ter essa noção, mas tem uma rapaziada que realmente representa tudo isso que nós temos, estamos tentando pelo menos fazer que é no um podcast passar bola. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer antes de mais nada a rapaziada que começou a somar com a gente esse ano de 2023. Master Comunicação Visual, meu queridão Luan lá da, da, do restaurante Comida Caseira. E agradecer também a Unicel do meu brother Caicão, que já vem fechando com a gente há mais de três anos esse programa. Caic, tamo juntão, pesadão na missão. Ô oh, rapaziada, então é isso daí. Ô oh, Sombra, tá tudo certo? Nós estamos em todas as plataformas digitais, é esse o bagulho? NASA. NASA! Que... Lica, você vai falar na NASA hoje, meu irmão? Caramba. Ó, <risos> <Pô. risos> hum. oh, é, desse daí, né? estamos em todo lugar. Então eu quero falar para vocês aconchegar aí o sofá, aconchegar a cadeira, aconchegar o seu rádio, que a partir de agora o podcast Passa a Bola 2023 tá entrando ao vivaço e hoje eu queria começar com chave de ouro, bagulho. Puxa vida. Eu queria trazer um cara aqui que realmente representa a rapaziada do Rabisco de uma maneira muito consciente. A minha primeira tatu foi com você. Caramba. É, depois eu vou te contar esse caso. Você me assustou, mas foi tudo bem no final. <risos> senhoras e senhores, meu mano, Fábio Lica. Por que Fábio Lica? Lica é sobrenome hum. mesmo, como é que é? Não, Fábio Lica vem do apelido, né? Ah. Que eu, me deram aos 16 anos. Mas por Não, quê? É. Vou história, falar, que, abre o coração, ele. Poxa vida. Começar bem assim, né? É, o Lica vem do quê? Ah. Um zoeira de um amigo meu. Ah. É, assistiu o filme do Pichote. Ah. E tinha o Lilica. Hum. Do, do filme. Cara. Oh. Pô. Uma comparação legal, né? Quem foi esse foi filho pra... da puta que fez foi. isso com você? Era? Foi o filho da puta do Jajá, né? De Meu quem? amigo Jairton Ramos de ah. aí. da hora. Ah. Então, aí veio esse apelido, né? Da era ali ainda bem que ficou só o Lica, né, cara? <risos> oh, né? Oh, porra, mas você sabe que de repente ficou forte esse bagulho. Ficou. De repente, Pegou. algo que de repente foi pra tirar uma onda. Sim. É tanto que você agregou. E realmente, tipo assim, eu achei até que era sobrenome, ó, pra você ter noção de como eu acho que acrescentou pra caralho no seu lado profissional. Sim, então. Aí eu trouxe com carinho pra mim, tudo. Da hora. Esse apelido, né? Da hora. Né, Lica com K agora, né? Ô, oh, massa. Né? eu chamo atenção quando põe com C já. Eu é com é, um K o bagulho. É verdade, da hora. Né? E. E ficou. Daí mais de 30 anos já, esse apelido aí, ó. Ah. Não é mais de três décadas, meu irmão? Mais. Caralho, ô Lica, é, 10, Tinha uns 15, 16 anos ah. quando, quando esse amigo meu me deu o apelido, né? Ah. Ficou, pegou e ficou. Ô Lica, mas fala pra mim, meu mano, é... essa ideia de começar a tatuar, tipo assim, ela surgiu aonde? Quando? Por quê? Como é que foi? Surgiu mais ou menos na mesma época ah. do apelido, né? Tinha de 15 pra 16 ah. anos. A antiga Fepasa de Pirassununga. Pode crer. Já, já tava... fiz um barulho lá, da hora. Sim, já Sim. tava abandonada. Sim. Isso nos anos 80, né? Ah. Eu tinha meus 16 anos aí, Pode 15, crer. 16 anos. Ah. E eu vi uma galera ah. num barraquinho lá. Fui ver o que tava acontecendo. A galera fazendo um tatu assim, com as agulhas amarradas na mão ainda. Roots? Né? Roots. Na mão, na mão. Eu olhei aquilo ali, falei, puxa vida, né? Deixa eu, deixa eu fazer uma em alguém, não lembro quem era. <risos> fiz uma lá. Caralho, Bom, decidi... você já pegou um cobai ali pra fazer? Você Não, chegou? Cheguei e ah. tal, falei, ah, deixa eu tentar fazer uma... E assim foi, já gostava de desenho, né? Já desenhava de criança já. Ah, é tipo tudo. assim, essa ideia é. então nasceu aqui no caderno é, primeiro. É, pá. Naquela época era Pode bem crer. legal, assim, ah. né? Era com agulha amarrada, tudo, né? Pode é, aquela tinta xadrez de parede, Nossa. né? Oh. E chinelada em cima, né? <risos> que era pra fixar a tinta, né? <risos> Caralho, Lívia, que foda, pode é. crer. Ninguém morreu. <risos> não é verdade. Só é. se inflamou um pouco no começo. Vários, vários, <risos> vários. Mas depois que passou tudo a infecção, tava ali, não caiu o braço é. de ninguém. Não, já é. E tá Mas marcada, foi bem assim, né? cara. Aí o que acontece? É, começou a fazer fila na porta de casa. Vamos lá, Caralho, vamos mano. Vamos pra Fepasa lá fazer. Assim começou, meu, aí veio meu primeiro kit de tatuagem que doideira, profissional mano. mesmo, assim que foi em 1991, cara, Caralho, quando, quando eu consegui a primeira 91. maquininha. 91, mas antes desse 91 aí, você tava no Woodsão ali. Sim, ah. no Woods. Maquininha... o é aquela agulhona, como que era o rotizão? É, aí? começou assim, com as agulhas amarradinhas, ah. depois é, as maquininhas com motor de autorama, Caralho, esses baratos aí, mano, né? Crer. Depois é, motor de barbeador antigo, é. né? Aí foi evoluindo. Aí ah. em 91 é, eu comprei a, o primeiro kit em Campinas, no Ada e no Kiko Tatu, lembro até hoje. Como chama o cara? Ada e Kiko. Pode ah, crer. não sei nem se os caras estão ah. vivos mais hoje, Pode né? Pode crer. Que já era um pouco mais velho que ah. eu, né? Ah. Mas, o que acontece? Os caras te vendiam as coisas assim, ó. Toma aí. Máquina, fonte, bico. Não te dava nada de explicação. E vai, irmão. É assim que... Caralho, mano. Linha, linha e vai, ah. vai se aprender sozinho. Pode crer. Hoje em dia, a molecada é. tem tudo na mão, Porra, né? Tudo é na amor. mão, tudo na mão. É. As coisas vêm na mão. É. Coisa de qualidade. É. Ainda bem que... Teve essa evolução, né? Sim, toda a evolução ela é sempre ah. bem chegada, né, Lica? Sim. Mas eu falo assim, Lica, é, às vezes, cara, quando a gente troca essa ideia com uma rapaziada, de repente, que tá chegando, eu, eu falo, tipo, na música, ou em qualquer lugar, né, mano? Sim. E a gente, às vezes, aborda essa molecada e troca essa ideia de falar como que, realmente, nós sofremos, meu mano. Com Pra certeza. gente conseguir algo, pra gente começar a fazer algo que realmente, tipo, tipo, eu tenho certeza que seu pai... Seu pai não agregou uma ideia dessa de cara, agregou? Imagina, meu pai mandava jogar tudo no, no lixo e catar uma enxada e campinar, <risos> velho. Ia... Tá ligado? É, Ó pra você fiz. ver, meu mano, como que já começa a ideia totalmente Sim. na contramão. Poxa vida, mas hoje em dia ele respeita, né? Sim. Viu que minha vida foi isso aí mesmo e, e minha mãe sempre junto comigo, né? Sua mãe foi a é. parceira. É, meu pai que sempre hora. falando, joga fora. E a mãe é lá, não. É lá, não. Tal. <risos> Pode crer. Né? mas que legal. Hoje em dia, pô, que dá. Ele mano. tem maior respeito por mim, como eu por ele também. E passou e viu que a minha vida é isso aí mesmo. É, mano. Né? É você. Só que na época da gente, a tatuagem era coisa de bandido, você né, tá velho? ficando louco. Né? coisa de marginal. É, mano. Hoje em dia tá bonito, né? Hoje em dia, quer... tipo assim, tá um lado mais artístico do bagulho. Sim, sim, lógico. Antigamente era rua o bagulho. Sim. Se você tinha uma tatua, aquilo já já dava uma representatividade é, torta do que a sociedade ditava aquela época. Uh -huh. nas Vegas, não é verdade? Ah, né? Era legal. é mas... parte era legal. Pra gente era Isso, muito era, foda. Era legal. Porque era a gente, a gente é, né? É, Porque hoje assim, evoluiu bastante. Pode crer. Né? Pirassununga mesmo, você vê... É difícil você ver uma pessoa que não tem uma tatuagem. Verdade, né? Mano, verdade. Ela tem vários tatuadores lá também. É. um pessoal legal lá fazendo, né? E nessa pandemia aí também nasceu bastante gente, né? Pode crer. Comprou assim um kitzinho, vamos fazer ah, em casa. Lá, é. Quando viu deu certo. É. Né? E tá é. em casa lá fazendo e Pode crer. é a geração que vai vindo, né? É isso, vai vindo. Mano. É. Eu acho que a gente tem que sempre, Ô, Lica, Nós temos sempre que deixar as coisas fluírem mano. Com certeza. A gente não pode, tipo assim, mano, sei lá. Só não pode moscar né? É Tem isso, Tem que ir lá, tá mano. sempre estudando, vendo é que a molecada isso, nova tá mano. vendo. É isso aí. Né? Porque eu, eu faço isso. Pode crer. Cara, e coisa que eu sofria para fazer, hoje, pô, faz assim, que nem fiar prego na banana, né? É aí, ó. Fala, pô, meu, era, era simples, É. né? Uma é. Movimentação de agulha, pode alguma crer. coisa assim. Pode crer. Você sofria para fazer antes, hoje você... É. Então é legal, assim, pegar é, ó, bastante é informação, workshops. meu escola. mano. Olha, eu falo pra todo mundo aqui. O ano passado a gente. Eu troquei ideia com uma rapaziada e muitas das ideias eu cheguei. Foi, mano, quando eu fui comprar minha primeira camiseta rock'n'roll, irmão. Eu tive que pegar um busão. Fui em Pirassununga na loja do, do Twin. Nossa, cara. Oh, Ó, Avenida... pra você ver. vinil Box. Isso, a Avenida meu Box. mano. Fui lá no Twin comprar uma peita do Ramone. Aí tive Porra. que perder o busão. Tive que dormir na aldômena. Tudo por causa de uma camiseta, meu mano. Hoje em dia, se a gente quiser comprar um kit ou uma camiseta, né, compra agora sim vento na mão <risos> tá ligado a manhã não é tá na mão é mano é legal né a globalização é né, cara? A globalização. é mas eu acho eu não sei é tipo assim ó é você também não acha que de repente essa vamos se dizer essa facilitação desses bagulho de você ter muito constante de sim. repente não deixa o cara meio vagabundão de de tipo ah mano tá aqui não vou fazer correria aqui nada e vai dar tudo certo diferente, né, cara? Não é, mano? é Diferente as coisas que a gente passou, né? É, mano. Na rua, era mais, né, era gostoso, era sofrido, né? É. Pô, vamos passar um som pro outro, assim, é falar, oh, mano, vou te passar pra você, mas não, não passa pra ali, não, tal, é. era maior assim mesmo, né? Exato, mano. Pô, hoje em dia tem tudo na mão, né, cara? É, Lica, é muito louco, mano. o Lica, mas vem cá, mano, volta lá para mim e fala uma coisa pra mim. Então, ali, você morava ali na na, os meninos começaram a colar pra, pra fazer a tatu, papapá, você Sim. pegou ali você foi em Campinas em 91, né? 91, e a partir de 91 você trouxe esse kit aí como que é esse kit? Esse kit, fala pra mim como que é ah, esse kit? Esse kit já era uma máquina profissional, né? Ah. Com, de bobina, né? Ah. Hoje em dia, não a gente tem, eu tenho as de bobina lá, tudo, ah. mas hoje em dia as máquinas assim, é tudo, não faz nem barulho mais, né? É. Tudo rotativa ah. silenciosa, tem a as penas, assim que eu não tô usando ainda, pode crer, né? mas eu já vou ver de usar já porque às vezes você vai numa festa assim você quer fazer um, quer trabalhar, fazer um, fe um flash, assim, pode crer, uma coisinha rapidinha, assim, legal, assim. E as maquininhas assim, não precisa nem de, de fio mais, de, de, é, de fonte, nada, claro, pô, claro. você leva tudo na mão, uma maletinha claro, pequena, claro. pode crer, você trabalha numa festa, entendeu? E é legal, é né? a galera, pô, tá fazendo uns vídeos legais hoje em dia Sim. também, né? Tirei informação, eu tive uma informação do amigo meu de Ribeirão de Preto, Márcio Tatu. Ah. Ele me passou que a galera assim, vai fazer uns vídeos legais, assim, na natureza, tatuando, entendeu? Yeah, na, assim, na frente de uma cachoeira, Pode crer. tal, num pôr de sol. Eu achei, eu achei bem legal a ideia. É, mano, isso toda essa evolução, né, mano? Uhum. Consegue agregar. Você consegue levar para várias... Porque onde que você pensava, de repente, fazer uma tatu, tipo, no meio do mato, com. Todo o aparato profissa. Então. Antigamente seria Dá pra fazer, dá, mas nada, né? Seria uma coisa muito mais roots, vamos dizer. Com certeza, né? isso mas é Hoje não você tem um aparato profissa mesmo. Você tem um estúdio móvel fácil hoje em dia, né, Lívio? Facinho, facinho. Da hora, você mano. Você não precisa de muita coisa. Sim. Você leva, que eu te falei, você, pô, você leva num, numa maletinha, você leva essencial pra você poder. Pode crer. Trabalhar tudo numa festa, tudo descartável, né, Lica? Tudo descartável. Caralho, mano, muito bom isso, Pô. tá vendo? Isso é evolução, meu mano. Com certeza. Né? Ô, Lica, mas me fala pra mim, mano, aí você, onde você, onde você teve o seu primeiro estúdio lá em Pira? Meu primeiro estúdio em pira na verdade, não foi em pira Ah, não foi em Pira? Ah, foi em pira? Caralho. Em eu comecei ali, eu fazia em casa, né? Ah. Fazia em casa, tinha um quartinho estúdio de um lá. Estúdio caseiro, que a gente Caseirão. Fala. E... <risos> Trabalhava, né? Era frentista do poço, o poço do Bió. Pode crer. Esse poço, onde que é que o, fica, limpira? O, o poço do Bió, cara, é, é na, na saída da avenida principal lá da, da Padre Ivanés, ah, né? Ah, pode crer. Já saiu tá. lá pro Cristo lá. Pode crer. É o Ben Disquinão lá, crer. que Sei. tem a avenida Sei. Paenguaz, Sei. né? É, tá. Eu, eu trabalhava ali hum. e saía dali já tinha gente me esperando já. Cá. pode crer. Né? Pra Tatu. Ah. Aí, quando foi no ano de 93, ah. né... Eu tive um convite para ir para tatuar no fundo de uma loja, né, de 93 em 93 de de a loja de vinil, CDs, né? Ah. É, coisas de rock assim, e tinha a parte do fundo que eu peguei e comecei a fazer as tatuas ali. Pode crer. Em 93, né? Então ali. ali que foi o meu primeiro estúdio mesmo, pode assim, crer. fora mas de. Mas você casa. já saiu do trampo? Ou você ficou trampando? Ou você. Não, você saiu do trampo. Saiu do trampo. Ah, fui embora. Tá, pode crer. Fui embora, fui pra ah, Ribeirão mas que Preto. Não... Ah, você foi pra Ribeirão. Ribeirão Preto. Caraca. É. Ah. Na época que a gente chegou lá. É, já tinha um tatuador lá há pode 15 crer. anos. Há 15 anos? Há 15 anos já tinha um tatuador lá em, no, em 93. Mano. Que era o Rui Tatu lá, que pode eu lembro crer. quando eu era moleque. Ah. Molecada, saia, é, molecada a rapaziada saia de Pirassununga ah. para ir para Ribeirão Preto pra fazer crer. a tatuagem com o Rui. Da hora. E quando eu cheguei lá, ele já tava Esse lá. O que era Ziana. de Ribeirão, Lica? Sim, ah, eu acho que até hoje lá, se eu ah. não me engano, ele deve ter o estúdio dele Nossa, lá. Nossa, mano. Tal né? Ah. E a gente chegou em Ribeirão em 93. Certo. A gente foi o segundo estúdio de tatuagem de Ribeirão. Caralho, tá? A, a gente ficou um tempo no fundo da loja. Aí o Márcio Tatu, que é meu amigo né, De Ribeirão, que tá lá agora Eu, Ele era de Pirassununga também ah. Era goleiro, né? Ah. Marcião, se ele estiver vendo aí <risos> O go... Marcião, salve Ele era goleiro do Lemense ah. E ele tinha um parente lá em Ribeirão Ele começou a aparecer no estúdio lá tal, A gente pegou amizade é, Não conhecia ele em Pirassununga ah. né? A gente pegou amizade lá Cara, você se conhecer lá. lá Aí ele Umas fotos das primeiras que ele fez, pô meu, você já tá mandando legal, vem trabalhar. Ele ficou um tempo comigo no fundo da loja ainda. Ah. Aí a gente resolveu pegar do lado da loja um prédio, pode crer, né? Que era da mesma, loca... mesma locadora lá. De... Ah. Ficamos e montamos o estúdio Madeline Caralho, em 96. Caralho, mano, 96. 96. Massa. Dali. Eu fiquei dois anos, né, até 98, eu ah. fiquei de 93 a 98, aí nesse estúdio era eu, 93 Márcio... 93 a 98? Eu fiquei em Ribeirão Preto, tá. mas o estúdio, a Medline, a gente abriu de 90, em 96. 96, tá. Tá, isso era eu, Márcio e o Davi, né? Certo. É, o Davi, tatuador hoje até, lá, até hoje lá também, ah. o Marcião, tive com ele sexta-feira agora, fui lá fazer uma visita pra ele lá, pegar umas ideias novas lá, né, que... Sempre, da hora. E... e foi assim, cara Foi assim hora. que ficou E em 98 eu tive que voltar pra Pirassununga Aconteceu ah. uma coisa muito chata na família é Que certo. foi o falecimento do meu irmão, né? Pode crer e... Seu irmão mais novo? Mais novo, mais, mais novo mais Caralho, novo. mas foi é. alguma tragédia? Foi ou... tragédia, foi um acidente de moto, né? Caralho, mano E eu, eu voltei pra Pirassununga, né? Pode pra crer. ficar com meus pais agora, né? Dar ah, uma... Eu também vou precisar de apoio Tem, não tem não mais sei... irmão, Licas? Ou é não, só? É só agora né? ficou tem eu, urra, né? Foda, eu seus pais. É isso. Pode crer. É, minha mãezinha ela sofre até hoje, assim, né? Porra, mano. É, mas... Não tá naquela legenda, porque a gente, como pai, de repente, sempre Sim. imagina o trajeto normal Sim. que a molecada levar a gente pra enterrar. E não ao contrário disso. Sim, né? é lógico. Quando tem assim, que essa trava na ideia. Os pais é, é embaçadíssimo. Ah, cara, eu, eu tenho filho, assim, eu nem imagino. Não, é, tá ligado? Oh, é, não imagino uma coisa é, Realmente, não é um ciclo tá. que. Que tem lei, é. mas é algo. É por mais que você põe na é cabeça vida. ali, eu tô, tô preparado pra qualquer coisa agora. É. Desculpa, fica à vontade, meu mano. Ah, mas é a gente nunca tá. É o, ar, o ar seca, né? Tira a umidade, uma né? água, meu mano. Fica ali, Fica ó, meu mano, fica à vontade. Fico aqui. Você tá em casa, ó. A esposa tá assistindo, tá vendo? Tá familiar, hum. ó. <risos> Então, foi ah. assim, minha história na tatuagem Pode foi desse jeito aí. Aí voltei pra Pirassununga em 98. E montei meu estúdio. Que eu tô há 25 anos no mesmo lugar. Na no 15... mesmo lugar? Aqui de novembro, Caramba. 1633, cara. Caralho. Aquilo já tem meio assim, já tá, sabe. É, é, é, passo fossilizado? Pode crer. Já tá ali, já Pode assim, crer. Car... você plantou algo ali mesmo? Sim. Eu. Em 98 eu abri o estúdio não tinha nada em não Pode crer. Não tinha nada. Foi, o primeiro estúdio de Pira foi o seu. Foi o primeiro estúdio de Pirassununga. E depois hora. a galera foi, foi vindo atrás, né? É. Foi vindo atrás. Hoje tem vários lá, o Chicão, o Aguinal, Sim, tem, tem uma molecada hoje lá. Chibi. Mas caralho, mano, que eu da fui, hora, é gente. Porra, tipo assim, ó. Eu fico imaginando... Ô, Lica, me fala pra mim, mano. E essa época, tipo assim, você... Foi o primeiro cara de Pira a ter um estúdio de tatu. Sim. E como que era o olhar nessa ideia nessa época? O que que essa rapaziada, tipo... Porque o tipo, preconceito, ele era muito grande. Sim. a cidade militar. Caralho, Precon mano, como que é essa ideia? Preconceito tem até hoje, né? É. Ah, até hoje. É isso que eu tô falando agora, né? sem se imaginar. Vem, Não... vem dos mais ignorantes, mas tem. É, tem. Tem. Entendeu? tem. Mas assim... Como eu tinha falado já, Piratasununga, pô, é difícil você andar na rua e não ver. É, a, não tem faixa etária, entendeu? É. Tem faixa etária. É. Do jovem até o, é. até o mais idoso, é. assim, os caras tem tatu, é acho que ficou legal. Costumo dizer que é a cidade é tatuagem ali, porque, né? E é legal, tipo assim, você vê uma ideia também. Hoje você vê policial militar tatuado, mano. Sim, cara, eu vi um policial esses dias é tatuado no tão... rosto, é, cara. Por É, mano foi caramba né tá vendo que ideia legal né é tipo ao mesmo tempo que a gente achava legal que era só a gente é, tinha tipo, tal é. mas hoje em dia você vê que acontece essas coisas para quê? pô Uma revolução os bandidos né, mesmo mano? de verdade é. não, não nem usa tatuagem às, ideia, às vezes nem né, tem mano? tatuagem né é. né essa pessoal da política a, aí essa tal rapaziada de Brasília aí então essa é né terninho é. sapatinho italiano então. <risos> é essa a ideia aí. Né, mano? Então. É isso aí. Ô, Lica, mas, mano. Então, tipo, 98. e você pegou, abriu o seu estúdio ali. Tá estúdio lá estúdio até hoje. Até hoje. Mano, eu vou te falar pra você. Eu lembro até hoje quando eu fui fazer minha primeira tatu. Aí eu peguei, eu liguei pra um camarada. Eu tinha ligado pra você. Peguei seu telefone, não sei com quem, tá ligado? Deixa eu te falar uma coisa pra você ficar bravo. Comigo. Claro que não. Eu não lembro. Não, eu tenho certeza, <risos> mano. Eu tenho certeza. Você me, você me falou agora. Foi, puta meu, fiz a tatu no cara. A primeira, meu. A primeira. Meu Deus. Tu descobriu cobriu ela ou ela tá aí até Não. hoje? Só joguei tinta, mas ela é. Cara, incrível. agora eu lembrei. Agora eu <risos> lembrei do ó. Pô. Verdade, cara. É, mano. Foi, Pô, eu... isso tem o quê? Caralho. Foi 99, por aí, mano. Puta vida. Faz tempo pra. Ó, oh, um foi né, muito mano. louco. tipo, Quase que eu falo. É história, né, mano? Quando você. Tra... História, cara. História. Já teve uma história de, tipo, ir... entrar na ideia dos coroas dentro de casa. <risos> tá ligado? Não aceitaram assim mesmo, aquele moleque rebelde. Aí eu lembro que eu liguei pra você, tá ligado? Falei, não, pá, a cola tá hora, não sei o quê. Falou, não, demorou. E aí, mano, eu cheguei, você não tava. Porque eu lembro que era, tipo assim, foi à tarde. Aí você acha que tinha saído pra dar um rolê. Aí, de repente, eu tô lá, mano. Falei, caralho, será que esse maluco vai zoar, não vai vir? Hum. Aí chega sem um o maluco de moto. Pode crer. Tipo, você o um maluco, tipo, você hum. aceleradaço. Ô, <risos> irmão, não sei o quê. Foi, o irmão, não sei o quê. Falei, não, fica suave, você entrou. Ô, pra... irmão, fica suave, não sei o quê, tal, tal, tal. Falei, não, de boa, tranquilão. E aí, eu. E eu tinha... foi ali mesmo na 15. Foi, foi, ali. foi no mesmo É o mesmo foi... lugar. É, mano, o é. mesmo é. lugar. Cara. Depois eu voltei lá. Uma vez eu voltei lá com a mina também, que ela foi tatuar o dedo assim. Sim. É, faz um tempinho já também, mas, mano, a primeira tatu foi lá com você. E é, tipo assim, era muito legal, Lica, que aqui, quando falava de tatuagem, todo mundo falava de você, mano. Sim. Que realmente isso é muito referência, tá ligado? Sim. Porque você fala, mano, dá, tipo assim, a minha, a minha, a minha rapaziada, a minha geração, principalmente, toda rapaziada. Da minha galera que tem uma tatu, mano, eu acho que a primeira... Se não foi aquela primeira caseirona que tinha um camarada que fazer e tal, mas tipo assim, de entrar no estúdio, pá, Sim. eu acho que foi com você, mano. Cara, assim, é a coisa mais gostosa, se eu ouvir isso dos caras... Os caras cara que é foda na tatu hoje, entendeu? Foda. Sim. Tipo, tem um Edinho de Casa Branca aqui. Pode crer. Mas, né? O Edinho, putz, você faz uns trampos muito muito louco assim, né? de Naquele stress pop assim... Pode crer. Faz umas coisas bem legais, não sei se você conhece Sim, ele. Sim, conheço, então, mano. Pô, o Edinho, uma vez ele me falou assim, meu, sou tatuador por causa do C, cara. foi meu... Caralho, né, mano? Pô, e tivemos umas histórias juntos, né, Em 2004, é, é. a gente tava numa convenção, aí tinha a Kemi, uma tatuadora, é. ela, que eu conheci ela de Ribeirão já, tal. Ela falou, pô, me arruma alguém pra me tatuar uma mão, cara. Eu falei, tatua a minha. Caralho. Mano. Faz a minha mão. Ela falou, putz, meu... Aqui na. Eu queria um, um, um Bulldog. Ela falou: não, tem que ser alguma coisa já que eu tô, tenho. Já tô num decalque já. Uhum. Aí foi quando eu achei meu Edinho, falei, Edinho, vem cá, meu. Quer fazer uma tatu? Caralho, que da hora, Aí ele. Eu acho que ele tem a tatu até hoje dela, né? Uhum. Mas eu não. Acho que foi no antebraço, ela não fez na mão, porque uhum. acho que não deu na mão dele, não sei. Eu lembro que era uma santa. Pode crer. Uma santa num no estilo new school. Sim uhum. Mas, pô, 2004 já também, já tem um tempo da atrás, hora. hein? Ô, isso deve, ô, ô, ô, Lica, e é muito louco essa ideia que nem você falou, hum. né, mano? De repente o maluco do nada te fala, mano... Que nem eu falei, ô, Lica, foi a primeira tatu. E o maluco falou, Lica, eu comecei por causa do C. Então, Sim, tipo, meu. mano, isso é história, isso é referência, tá Poxa. ligado? Você vê que, tipo assim, de alguma forma, mano... E é, o seu trabalho artístico, de alguma forma... Ele encaixa, ele tem uma história na vida de alguém algum Pô. Isso deve ser muito louco, mano Você conseguir marcar a passagem de vida do cara por aqui uhum. E você ter um capítulo dentro do livro desse cara Com certeza chapada essa ideia, Pô, é mano É legal, é legal pra caramba Porém também, também tem a galera que faz questão de, de não lembrar disso, né? É, é De não é. lembrar Mano, mas vem cá seu ser humano. Eu falo isso, mano, porque tipo assim, ó, a minha primeira tatu que eu te mostrei pra você, uhum. tá aqui, ó, não mexi em nada E eu tá só legal joguei... até não, hoje, cara eu... Não, só joguei tinta nela uhum. Uma vez que eu fui falar, aí o cara falou, pô você vai fazer? Eu falei, não, mano, não vou fazer nada. O tempo era esse, a ideia era essa Eu penso da mesma forma. Já era, nada muda aqui. Sim. Aqui não vai ter nada coberto nunca, porque, mano, tem um mago aqui que, que o Rick que fez em mim, moleque também, vai ficar, mano então, Rick, é a história. O Rick, eu tatuei ele também. Quando ele tava começando, ele ia pra Piraçununga também. Tatuário, foi no Pode meu crer. estúdio lá. Não sei se ele tem a tatu que eu fiz hoje, que era um bodão aqui, no um antebraço dele. É, essa rapaziada que hum. tatuava os bodão. É. <risos> da pô. hora, mano. Aí, pô, cara profissional da hora também hoje, né? Pô, moleque, gente bo... E o moleque aqui, aqui em Palmeiras é ele, é né? É o Rick, mano. É o Rick. Hum. E ele é um menino profissional, cara. Você vê que legal. ele tem, Isso. tá ligado? É, ele é um menino profissional muito legal. Porra, mano. Essa o Ô, ô, ô, ô, ô. Me fala pra mim, meu mano. E essa ideia da sua, de, de começar a fazer tatu, tal, pá, pá, pá, Isso já tava... Você veio junto no rock'n'roll que você faz? Ou você já ouvia rock'n'roll? Porque é meio que um caminho, esse negócio do, do underground, da tatuagem, de ser um cara já diferente, descolado. Já começou a ouvir um som diferente Sim, também, eu, né, mano? Eu gostei da tatuagem antes de ouvir rock. Primeiro começou pela tatu? Sim, cara. Pode crer, mano. Pô, eu tinha... Eu era moleque, Sim. sete, oito anos, assim. Eu via aqueles caras, meu, tinha... meu pai tinha bar em Rio Claro, né? Ah. Eu era molecão, pivetão, eu via... Lá, sua família é de Rio Claro ou não? Não, é de Pirá, mesmo. mas seu Isso. pai tá... Isso, no ano de 83, ah. né? Que for foram morar pra lá, pô, em 83 eu tinha... Sou de 71, tinha 12 anos. Pode crer. Eu via Vi os coroa, né? Pode crer. No bar lá. Que as tá tudo bem de cadeia mesmo. É. Aquelas cruzes. Aquelas cruzes. Ih, é cruz de... e essas cruzes era foda. As cruzes é com. com... Aquelas cruzes dark, Ca... mano. É, caravaca, não é. é. sei o que os caras falam. É. Eu vi que eu ficava louco. Foi aí incrível. eu pegava o pincel atômico. Sabe o pincel atômico? Pode crer. Pai, rabiscava o corpo. Mas aí meu pai já ficava louco comigo. Caralho, que comigo. coisa linda. Logo cedo, só, bem assim, mano, gostei, doideira, mano. Gostei da tatuagem. Antes, um pouco começou a ouvir rock. Rock, cara, eu comecei a ouvir praticamente no ano de 84, 85 com o Rock and Roll. Pode crer, pode crer. Quando o começou primeiro Rock and do... Roll, pode crer, né? Então, eu comecei a ouvir aí o Iron, o ICDC Hoje em dia eu respeito, mas nem ouço mais, é. <risos> Eu achei que... Foi a rapaziada que, que, que abriu a porta é. pra você entrar. Eu, pode eu sempre crer. digo que eu acho Eu pensava assim que a daria chegar e eu ouvi mais Picflore. Pode crer. Eu ouvi mais uns negócios mais de boa. É, assim... E não tem nada a ver com ah, você não, mesmo, não, mano. Cara. Eu gosto de barulho. É, mano. pode gosto de crer. De barulho. Gosto de barulho. Pode crer. Hum. Eu gosto de coisas ensurdecedoras, né, mano? Sim. Que é aquela galera que fala assim, eu não tô esses caras estão cantando. Sim. É. é isso. Mas tu tem uma qualidade, né? <risos> sim, né? não, sim. E assim, em todo estilo tem umas coisas legal todos, também, né, todos. no rap, é. né? Sertanejão raiz. Tenho, é algum... também gosto pra caralho. Entendeu? Amo. Sim, mas eu o que eu ouço mesmo assim é punk crust, é trash metal. Eu gosto bastante dessas coisas assim mais cruzonas, assim, Pode crer. Baru... aquela, aquela, aquela formação zona clássica, sim, nossa, mais batera, voz e tem uma pau. história bem legal com música, né, cara? É. assim, eu é, pô, fui em vários shows, pô, quando era moleque, né, e show do Roberto Carlos. Pode crer, é. caralho, você foi no show do Roberto foi um Carlos? Show Roberto Carlos, cara, no. Mas tipo você foi com alguém da família que você se me... Não, cara. Que ideia foi fui vender pipoca. <risos> assim vender pipoca. Da hora, você foi vender pipoca. É. Mas aonde que foi esse show? No, no Presidente Médici lá no. Caralho, é. mano. Aí eu fui, como que eu vou entrar nesse show, cara? Pode crer. Aí eu vi os moleques pegando ó, o. Como que era é, lá o tabuleiro, né? As pipoca, pipoca, né pode irmão? crer. Eu peguei, entrei fui vender, vendi uma meia de pipoca, abandonei o pro tabuleiro, <risos> me enfiei num outro canto lá. Eu assisti o show do Roberto Carlos, Caralho, E amiga. ali, ali no médico também eu vi o traje, vi o RPM. Oh, pode crer. Vi Léo Jaime, né? Pode crer. Todas essas coisas aí. Mas o Roberto Carlos marcou. Ô, oh, da hora, mano. Marcou. <risos> John Lica no show do Roberto Carlos. Cento era moleque de Pode tudo, crer, mano. mano. Pode Molecão, crer, Molecão, anos 80, começou os Massa. anos 80. Ô, Lique, sabe o que, que é, sempre me chama a atenção desse bagulho quando a gente fala do talento, mano? Que nem você falou, tipo, pivete já, tá ligado? Você já parece que eu hoje, vamos falar assim, eu acho que é, até aqui que a gente chegamos com essa ideia, parece que realmente você não conseguiria ser outro cara se não fosse não. esse cara, né, né mano? Porque, que nem você falou, sete anos de idade... Como que pode o bagulho já despertar em você de você ficar olhando e pegar coisas e ficar se rabiscando? Você é muito louco, mano. Tentei várias vezes fazer outras coisas, mas é, sempre funilava e fala: meu, sua vida é isso, cara. É. Né? Ano passado, eu arrumei até um trampo, um bico. Pode crer. Fui fazer segurança no, na Santa Casa de Pira Se Pira foi, falou. <risos> 12 por 36. Falei, vambora, cara. Ah. Né, fui no intuito de filantrópico. Pode crer. Falei, não, vou, vou, vou trabalhar no hospital poder ajudar as pessoas. É. Difícil, é. cara. Difícil. um lugar é. muito difícil. É, mano. Muito difícil. É. Né? O que não é e o ali lugar. eu briguei com o médico. Não é o lugar. São não. as pessoas. Sim. Aí, ainda bem que durou pouco, né? Também. foi nossa, Pô, me zoei, tava com o maior cabelão, compridão, me zoei. Bom... Me vendi, cara, <risos> cortei o cabelo, vai ser bonzinho lá no hospital, lá, pra ter que brigar com o médico e tudo mais. Merda, mano. Tá bom. Aí, estúdio, sempre ali, né? Falei, ah, vai dar certo, né? 12, 36, e conciliei, meu. E mesmo. eu continuo ali. É, é. foi uns 6, 7 meses que eu fiquei lá. Pode crer. Conciliava, dava tempo, né, mano? Pode crer. Tal, tal. Mas eu entrei assim, não... que eu sou bem filantrópico, eu gosto de ajudar bastante. Pode crer. Pode... Não, você é. pensou no coletivo, é. né, mano? Você lembra a época do bar mesmo, lá pode a gente crer. fazia, Porra, a gente é fazia as paradas lá. Pô, Massa, sempre foi bem. Agradeço até hoje vocês bem lá isso, ali. eu que te agradeço, né? Mano. É... Fiz umas ações filantrópicas, fizemos, né? Eu e minha esposa lá. Sim. Que me ajudou bastante no bar lá também. Sim. Aquilo não foi fácil, mas não. foi muito legal, né? Porra, ô, ô Lica, é aquele negócio que a gente tava falando agora há pouco, meu mano, a gente lidar com pessoas, Lica, é sempre muito difícil, mano. Complicado, complicado. Não é, mano? Eu falo assim, ó, eu não sei o seu pensamento sobre isso. Mas, mano, na moral, eu acho, Lica, que tem muito mais gente ruim do que gente boa, mano. Porque se tivesse gente mais boa, sei lá, mano, acho que a gente já tinha virado algumas paradas... Sim. Que parece que não sai do mesmo lugar. Eu queria acreditar ao contrário, ao contrário é, também, eu mas... Eu também, Lica. Eu queria te falar de coração aberto, assim, Lica... Tem muito mais gente da hora do que gente cuzona, mas não, não é assim, não, mano. Cara, não, é verdade. Não é, verdade. para pra pensar, porque tipo assim, ó, tem, ó, vamos lá. Ô, Lica, a gente vê certos, é, certas paradas assim, mano, de repente você passa em certos lugares, vamos falar, tipo, ó, fila de, fila no hospital, tem, opa, consulta médica em posto de saúde, isso aí, meu mano né, fala faz 30 anos, velho. Não muda. Tá, Lica, né, faz... 30 anos, mudo, meu irmão. Será que ninguém de repente tem uma visão <risos> de uma coisa que nós, que não temos nada a ver com isso, a gente consegue ver, irmão? Sabe quando era diferente nessa parada que você falou assim, ah. de, de hospital, filho do hospital? Quando as enfermeiras não precisavam nem de estudo pra ser enfermeira. Aí eles trabalhavam com amor e carinho, cara. Você é. lembra? Você lembra claro disso? Ah, eu lembro, mano. Não precisava não, não, estudar não. enfermagem. Precisava era pelo amor. Pra ir pegar um B.O. desse tem que ser pelo amor. Com certeza. Porque nego no dinheiro, nego é. não vai. Só que hoje em dia, assim, você conta no dedo quem tá ali por amor. Num lugar desse. É que Complicado. Te... Ô, meu mano, falei pra você. Agora, vem cá. Será que nós estamos sendo chato de falar que às vezes tem mais gente ruim do que gente boa? Não. Verdade. Pô, ali, que é de se pensar nisso, cara. Com certeza. Né, mano? É, então. É, a gente tem que tomar cuidado até com as amizades é. que você vai fazer e tal. Eu prefiro conservar as que eu tenho é já, isso, entendeu? Isso, mano, é. Né, e... A gente, ah, a gente chega a idade, você vai observando bastante essas coisas, né, meu? E a gente vai chegando, e a, e a idade vai chegando, eu, eu tô percebendo isso, sabe, Lico? Eu acho que cada vez mais eu tô ficando mais exclusivo, não exclusivo, assim, de ser cuzão. Aham. Eu não tenho essa ideia de ser cuzão, porque eu, sou um, porque eu sou um cara coletivo, eu sempre sim, sou um cara... É. Você tá ligado, tipo assim, Pô. as poucas vezes que a gente já se viu, a gente sempre se trocou uma ideia, sempre se abraçou, tamo juntão, mas tá ligado, tipo assim, eu acho que eu tô mais nessa ideia, é, é tudo bem que é a idade, mas é legal, parece que a gente... Vê que certas coisas não dá pra ficar engolindo mais mano. Não. Eu já não tenho mais saco pra ficar, tipo, em certas não. ideias. Que você já falou com o maluco, às vezes, 10 anos e o cara não se ligou. Não. Então, o que eu vou ficar fazendo o que com esse não cara? Adianta, não adianta ficar perdendo paciência. Não é, tempo? mano. Com certeza. É, que eu fico pensando... Ô, Lick, mas meu mano... Então, eu quero. Essa ideia de banda. Chegamos no rock rock'n'roll. Tá. Que é a nossa pilha, que a gente gosta. Sim. E você foi assistir o show do Roberto Carlos, foi, mano. Foi de moleque. Que da cara. hora. Sim. Venderam uma pipoca de tá chapado, meu tive mano. O, tive o prazer também de ver ah. duas edições do, do Monster também. O né? Você foi no Monster. É, nos anos 90, né? Show. Foi foi anos 90 é. Foi na edição de 9.4 e na de 9.6. Quem você foi ver nessa edição? Que eu você acho... foi pra ver. Sim. Porque sempre tem aquela banda querida da gente, né? Que a gente fala, porra, vou lá ver esses malucos aí Na e vou no embalo do som. de 94, cara, eu não vou... Não... Será que foi o Kiss que fechou? Eu não lembro. Nossa. Ou em 96. Ah. Mas assim... Pode crer. Eu nunca fui muito ligado no Kiss, sabe? Ah. Assim, tá? Sim. Mas assim... Eu gostava, assim, das pinturas é, dele nos não. anos 80. O teatral que né? é muito louco, isso, né, mano? Isso, eu ouvi, é. ouvi nos anos 80 de moleque, é. bastante, né? Mas no show deles, mesmo, na verdade, eu tava já dormindo, já. <risos> oh, não! É. Fui... é. fui, eu lembro que foi pra ver umas bandas mais pesadas, né? Viu Slayer, oh, pô, é. viu Motorhead. Massa. Caramba. Caralho, você viu o Motorhead? Vi Motorhead. Caralho, Vi Ramones, cara. Mano. Onde você viu o Ramones, Vi mano? Vi Ramones no Olímpia, em 1996. Que doido. Parabéns, Nos, meu irmão. Os últimos. Tomar seu... No seu Vi Pantera, cara, no Olímpia também. Vi. Vi Pantera no Olímpia. <risos> Tive o prazer de ver essas. Caralho, bandas, mano. Coisa que não existe mais, né? Você tá ficando. Motorhead. Mano. Foi, né, o. Ramones. Ramones, pô. Pantera. Olha, Pantera. cara, você viu Ramones, irmão. De Ramones, cara. Porra, você me deixou muito com raiva <risos> de você agora. 1996. Você viu Ramones, mano. Show de bola. Ô, você... oh, Ramones vi... Ramones foi onde eu tirei a capa do Batman, cara. Eu falei, bagulho é esse aqui, mano. <risos> tá ligado aquela banda? A primeira banda que você escuta, você fala... Então, que nem tava... eu te falava. Eu tava te falando... Hum... 84, 85, comecei a ouvir o né? Pode crer. Que teve a edição do, do Rock Rio 1, né? Então, então as bandas eram assim, mais pro lado do metal. Mas Sim. depois que eu ouvi Ramones, as coisas já mudou. Eu falei, puta, é essa toada aí, que é a minha vida, né? Sex Pistols assim, eu, eu ouvia também, mas... Assim, eu gostava mais do lado do Ramones, Sim, mesmo, da crer. atitude dele, é, sei lá. É, é. Né? Uma coisa mais real, assim, é. né? O, o Sex Pistols foi uma coisa mais assim juntada, montada é, por é. um cara que fez a banda e tal. É. Mas eu puxei para esse lado aí. Hoje em dia eu ouço de tudo, né? Sim, eu também. Tudo, pô. Mas sempre tem aquelas coisas que ficam no coração, sim, Lica, que a sim. gente realmente Com não consegue desligar, né, não, mano? Não, pô, os classicão aí. É, eu também. Bate na. Pô, classicão é foda, né, é, mano? O Ramon, oh, Lica, Ramones, para mim. Ô, oh, sabe o que eu acho muito louco, Ramones? Ramones. É que nem eu falei, mano, eu comecei a escutar Ramones, depois eu fui pra várias vertentes musicais Sim. também. Mas o Ramones, cara, é uma banda, cara, que qualquer disco que você escuta do Ramones, cara, dos Ramones, mano, você tipo. Vai curtir o CD. É uma Sim. banda muito foda, cara. Tem um conteúdo simples, mais de uma. Um, dois, três, quatro já. É, mais de e uma. Acabou. Tá ligado? É, é três malu... é três malucos trocando duas, três notas, mas você sente um peso musical, uma arte tão, né, mano? Sai da alma, né? É, Sendo mano. Porque um negócio é autêntico, sai é da alma. isso, mesmo, né? mano, é um bagulho que, tipo assim, você vê que a rapaziada, muitas vezes, Sincero. tenta até fazer um bagulho simples, mas não fica de verdade. Porque o simples também, mano, a galera acha que é fácil fazer simples. Não. Não é, mano. Não é. O, o porque eu sempre falo, o menos sempre é mais, Lica. Com certeza. Tá ligado? O, o maluco, a rapaziada que consegue fazer o menos. Pô. Mas realmente colocar o bagulho ali de sentimento pra fazer, brilha, mano. E os anos 90, que foi assim, quando surgiu as bandas que, que se sentia que saía mesmo da alma, assim, é, a música dos caras, é, né? É. Na época do Grunge lá, é, né, cara? É, os caras. Eu acho, é. eu, eu tenho uma galera aí que eu sempre falo, tem uma molecada que, que briga comigo que é por de geração, mas não é. Eu acho que os anos 90 brasileiro foi até melhor que os anos 80. Respeito pra caralho, sim. tá ligado? Respeito a rapaziada de Brasília, eu sim. acho massa, porque, porra, é história. Sim. Você pode até não, não gostar, mas... a galera pô, dos anos 90 é. fez acontecer mais. É, mas eu acho, é que eu acho, Lica, que a galera dos anos 90... Deu um, um up no underground, sim, eu galera. Eu acho que a galera dos anos 90 é mais rua. Sim, sim. Os anos, o rock and roll brazuca dos anos 80, parece que ele é mais acadêmico. Uhum. Fala, o Renato tinha umas, umas letras mais profundas, pá. Sim, lógico. Tá ligado? Essa galera falava de uma política. E a molecada dos anos 90, tipo, a Nação, o planet o rap essa molecada começou a falar de rua, de favela, de skate, de droga. Então, começou tipo, a jogar, assim, é, a, a realidade na música, é né? É isso, mano. É, é isso daí, os mano. os anos 90 foi... Foi... É, os anos 90... Noven... Tanto no Brasil como, Foi. como lá fora, né? Os anos 90 lá pô, fora também é lindo, Pô, essas coisas aí. Assim, Caralho, não... né, O Lico, dos anos Lico. 90 também lá fora é lindo, mano. Sim, não, pô. Caralho, mano, os anos 90 é boa. Os anos 90... Tipo, você pega os anos 90 de Seattle, dessa rapaziada. É, então, a época do grunge, né? Né, mano? Tem umas bandas que tocam até hoje, né, pô? É, ó. É, oh. Alice Chains aí. Eu, a minha, a minha ah, favorita pô, de Seattle, Alice in Chains. Uma banda legal, né? Eu gosto Mas, de Fora as famosas, tinha umas bandas também que... Porra, teve... É o Seven. É o Seven. Nossa, a banda te, das pô, mina é, lá, né? É, nossa. Pô. Sou de Garden, cara. Sou rapaziada... de Garden. A minha favorita dos anos 90, e, dessa rapaziada, é a Alice Eu acho que o Alice in Chains tem uma... Uma coisa de metálica, assim, tá ligado? Tipo assim, um rosto mais é, sujo, mano. É legal. Sombrio parece, tá ligado, é. Lica? Tem, o, tem, tem, tem uma banda também que eu gostava bastante também, que eu gosto, né? Ah. Que é o Melvis, né, mano? Car... O, o Melvis, assim. Car... O Melvis assim, car... Mel, assim, era o. Sujo pra caralho! Né, car... um é, estranho, estranho, estranho. É estranho, é estranho. estranho foi puta, música estranha. Car... Eu, gosto, eu gosto de música é, estranha. Pode crer. Gosto, eu gosto da de música hora, estranha. Da hora, da hora. É humano, oh, muito estranho. Então, o som, é um som. Ele é, ele é tão quadrado, mas ele fica redondo, tá Não, ligado? Mas ele... É... É, é, real, mano. Sonzeira. É, coisa que sai dos, pode né? crer, da pode mente, ver. do estômago dos caras, sei lá. que Liga, me fala pra mim, e, e banda brazuca, assim, tem alguma, uma, alguma banda brazuca que você realmente curte, que é diferente? Então, o que, que você gosta de brazuca nessa pegada, nessa linhagem que você fala que gosta de som mais sujo, mais obscuro? O que, que você gosta de ouvir também? Putz a vida, cara. O que eu vou te falar? Eu gosto bastante de rato de porão, velho, Gosto muito de ratos porão. Ô, ratos é foda. Sem olhar o conteúdo assim, que tá rolando Mas... hoje, assim, que os caras jogam um pouco pro lado de política, as coisas. Você vai num show do ratos hoje em dia, tem a bandeira do MST lá, não tem nada contra. Pode não ser. entendo de política. Sim, sim. Não me meto nisso, sim, você entendeu? Sim. Não vou perder. Você vai, não você... vai brigar comigo, não, com cara. Nem. Disso, né? Eu vejo se a galera perdendo amizade por causa é, de, eu tô de futebol, de política. É, é isso, mano. Para. Você entendeu o que eu tô te falando pra você? Como que o ser humano. Ô, eu, eu, oh, você não tem. É que nem eu falei pra você. Eu perdi amigos porque o cara descobriu às vezes que eu tinha um posicionamento. Mas ele nunca trocou ideia comigo, Lica. Pra saber, né? Por mano, quê, né mano, eu acho isso tão escroto de alguém, hum. cara. Porra, mano, ou oh, independente do que você acredita, meu irmão. Independente do que eu acredito. O que eu acredito que nós podemos viver em paz. É, eu sempre falo assim que o respeito. É uma palavra, nossa, que ela tá, assim, no, no, no pedestal, entendeu? Esquecer ser primeiro na não. vida, tem o respeito. Respeito. É isso aí, Lica. Né? É, mano. No Motoclube, a gente, a gente sempre tem o uma Motoclube frase... O Motoclube prega muito isso, é, né, é, cara? Não. Essa irmandade. Nosso programa isso daí, é... Mostra respeito, ganha respeito, né? É isso aí, meu Nosso mano. Nosso Motoclube Zapata, e tem... Mostra respeito, ganha respeito. É isso aí, meu Bem mano. Bem por aí. Eu acho que essa ideia que a gente chegamos nesse exato momento aqui, Lica, Eu vou ter mais... Cavucar ela... Porque eu acho que a gente pode, de repente, meu mano Trocar uma ideia com uma rapaziada que tá assistindo a gente De parar Vou, ó, A gente falando em, em nosso nome Mas que, de repente, possa agregar alguma coisa nessa rapaziada Mano, vamos trocar ideia Trocar ideia, lógico Olha o que nós estamos fazendo aqui Nossa Mano, deixa a sua indiferencinha Tudo se alinha, pra né, Pra sua mano? casa, pra você trocar uma ideia O dia que você... De repente chegar, se você falar alguma coisa que de repente não encaixar no meu cotidiano do dia a dia... Ô Lica, chega aí meu mano, ô oh, banheiro oh, não mano, eu acho que... Mano... O espaço de um acaba quando começa o do outro, é, mano, entendeu? É isso, Lica. Rolou assim, acabou, não tem... né eu já tive Onde várias que... situações aí de que... Tá pra acontecer a guerra, aí você chega com respeito, cara, os ânimos... Já é... calma e fica tudo de boa. É isso, meu mano. Né? Ô, Lica. Porra. É, por que que, assim que... tem que ser, né, meu nós somos os Nós somos a... a espécie que mais desenrola a ideia. Sim, lógico. E por que que é que nós vamos é... ficar nessa bad de ficar defendendo coisas que de repente... São ideologias que realmente... Ah, porra, pode ser melhor. Você não sabe quem que é melhor, quem que é pior. Mas espera aí. trocar ideia. A, você tem que ter a tua na, na sua cabeça, é, né? É. Dentro de você. E vamos trocar ideia. Né? Respeito. Às vezes o que é errado pra mim não é pro outro. É isso, meu mano. Então, de cada repente, um... Quantos malucos que não tá dentro dessa família de vocês, que a gente vai chegar nessa uhum. ideia de você lá depois, que de repente pensa diferente, tem moto diferente, mas curte igual. Não. É isso, meu mano. O importante é estar junto, né? É isso, Lica. O importante é estar junto. Porra, mano, então, tipo assim, ó, eu tô vendo que o que nós passamos nesses últimos tempos sobre política, eu acho, como política, assim, ó, eu acho que tem o seu lado bom também, porque um povo, ele precisa se informar. Sim, lógico. Senão a gente certeza. também não vai conseguir nunca, de repente, é, almejar algumas porque eu quero sair fora daqui um dia mas pô eu quero deixar o mundo melhor pro seu filho pro meu filho a gente tem que ter essa ideia a gente precisa ter esse, é, não um mundo que seja encantador porque não existe nada de encantador aqui meu mano não. a vida é de verdade o bagulho é dolorido Ou e viver não é nada fácil não é uma arte, viver né? é foda não é uma arte. tem maluco que às vezes só com uma bala na boca mano e eu tento até entender o cara uhum. porque para se viver meu irmão você tem que querer, tem que querer, porque cara. o bagulho é intenso. Você tá ligado, Luiz? Você já passou vários perrengues. Ixi. Eu passei perrengue, só que eu tenho certeza que a gente foi, mano. Eu quero, eu quero, eu quero viver, mano. Eu quero ir. Sim, não é da não melhor mano? forma, não é? né Quando a gente vê ao contrário, assim, pô, a gente fica chateado, né? Já vi situação de suicídio, essas coisas, é, tudo é. é complicado. A gente tenta entender, né? É porque Pô, eu tô vivendo agora. Puta, eu quero viver de novo amanhã, é. e depois da manhã, e depois é. da manhã, entendeu? Aquela sede, né, cara? É isso, licar Aquela sede. É. é a sede de você querer, né, mano? Isso. Mesmo sabendo que o bagulho dói. Dói. Não é a real? Dói, dói de ver as coisas. É, dói. Mas isso é assim, vou ver, Vamos. vou ficar pra fazer acontecer diferente. É isso aí, meu mano. Né? É isso aí. Eu acredito nessa ideia também, Licka. Uhum. Porque eu sempre tento, porra, satisfação de estar tá trocando essa ideia com você, porque eu, eu vejo que essa ideia dessa rapaziada nossa, tipo, anos 80, é, 90 tal, e a gente veio de uma ideia mais sofrida. Então, de repente, eu acho que nós conseguimos encarar a vida de uma maneira mais intensa. A gente não tinha boa em lugar nenhum... Tu começava o. Gente, vem de famílias que de repente a gente já pediu uma cueca o cara falou, oh, ó, irmão, e aí? Você é cueca, mas é, precisa se movimentar ah, aí. Trabalhar, que... né, mano? É, porque essa molecada hoje em dia. Não seja... tô falando que essa molecada é errada, não, pelo amor de Deus. Não. Tá ligado? Quem sou eu? Eu tô não, falando. É a... São a... outros a... tempos, são outras ideias, né, Lívia? Sim, é Isso tem tudo na mão, né? É, assim, mano. Fica mais fácil, tem que aproveitar mesmo. É isso, mano. Tô tá mesmo. É. Então falou assim, mas nós. Nós tivemos que realmente rebolar. Pra, de repente, ter alguma coisinha que não era nem mais. Era necessária. E a nossa personalidade foi construída, né, mano? É isso, meu mano. Construída. É. Né? Tal, tá passo a passo. É, exatamente, É mano. um pouco diferente. É. Mas, é como a gente fala, as gerações estão vindo, né? Vai mudar e vai mudar e vai mudar. Vai, vai, mudar. vai. vai mano. Ó, é. eu acredito nessa constância de sempre... Sim, uma evolução pro lado bom, né, cara? É. Porque tem muita coisa que acontece também que... Você fala, putz, isso daí tá acontecendo, cara, para zicar mais lá para frente, lá. É. Né? É, é. Mas é um negócio acreditar, assim, no bem, só e boa, né, cara? É, mano, eu acho que... Eu acho que quanto mais a gente conseguir... Tipo assim, quanto mais a gente conseguir, meu mano... De repente... Sempre um bem, tipo, você pega... Essa rapaziada de vocês, do Motoclube, como chama o Motoclube de vocês lá? Motoclube nosso é o Zapata, Zapata Motoclube. Zapata, pode crer. Ô, Esse li... ano vai fazer 60 anos. 60 anos, é, meu mano? 1963. Caralho, velho. é a nossa divisão, a nossa nossa facção aqui de Pessoa Los Borrachos, né? Hum. É, carinhosamente é, apelidada pelo 60 nosso... 60 presi... anos. Apelidada pelo nosso presidente Torello Pellegrini, né? Pode crer. é. O, o Torello Pellegrini, ah. ele teve um bar badaladíssimo nos anos 80, em Pirassununga, que era lá no posto do Bió. Qual era o nome do bar? Chiquinim. Opa. Chiquinim. Pode crer. Né? Caralho, mano. Foi ali que eu tive minha primeira banda, toquei na primeira banda, batera, que era o Last Carries, né? Pode crer. Era... Que que rolou? Ah, a gente tocava punk, oh, Ramones, Misfits. <risos> Essas coisas hora, assim, pode né? Crer. Quem que era a banda? Putz, a banda era eu, o ah. um twin, twin. A Valesca. <risos> Tuim cabeludo de pirassununga A Valesca. E o, o bolão Flávio Essa Moro, né? Essa Valesca eu acho que eu conheci, mano. Valesca chama é, é, ela tocava guitarra. De Pira né? também? De Pira. É. Né? Tocava guitarra na banda. Essa banda teve o nome de Last Carries, que era, uma, é, era o nome de uma música do Misfits, né? Man. Seria Últimas Carícias, né? Pode crer. E a gente fazia um som assim, né? Ah. É, ninguém sabia tocar nada, né, na verdade. Pode crer, a gente né? queria já, fazer. Um, dois, três, quatro, um e... tava tocando uma música, outro, outra. <risos> e Paula Máquina. E é isso, lava. mano, é. Aí nos anos 90, já tive o Tribal Skorne, que já era um... Umas músicas autorais assim, era mais Nossa. hardcore, né? Tal. E quem era essa rapaziada aí? Era eu, o baterista Adrianinho, que você conhece. Porra, caraca, eu conheço. E, o Eduard, e o Eduardo. E o Eduardo Auguste. Eduardo Augusti. É, o Eduardo Augusti hoje ele mora em São Paulo há muitos anos, ah. né? E... Faz tempo que tá em São Paulo? Faz Esse tempo. Eduardo, é. é. E... Você batera também, o Eduardo? Você na não. Não batera? No Tribal Scorn eu tocava. Contrabaixo Contrabaixo? É <risos> É porque assim Me passava Pode as notas Então Vambora é, é, Vambora e era é assim isso aí Não que eu sabia tocar né Sim Mas os caras Faz assim assim é, assim e Já é, era é, e, roll, e, mano. e acabou mano. Cara Daí depois disso Teve outras bandas Aí mais um ano atrás Aí que a gente é, Aí já foi, foi do vocal né? Ah, Tivemos uma Matanza Cover. Ah, né? Tô, cheguei a tocar a bateria também com o não no, no Misfis Cover. Eu quero trocar ideia com o Lê. Se você estiver assistindo, eu quero trocar ideia com você. É... mano. Lê é caralho. Eu li tempo, Lê tem história. é do caralho. tem história. bastante Lepank Olha como o cara foi lapidado. É, a Mesma coisa que o Era Da lica, hora essa ideia. Era Lika Lepank é. Já, já. Essa ah, galera aí de espetado espetados anos 80 para rua. Da hora, mano. O turno costurado, calça rasgada, essas coisas. Assim Ou de uma foi... cidade militar, eu fico imaginando a rapaziada. Cara, foi... assim, que eu era mais menino na época, mas ah. nos anos 80 ali, teve, teve uma guerra de militares ali com essa galera que era mais alternativa, assim, da ah. rua, né? Ah. Tal. Galera do movimento punk naquela época. Ah. Né? Metal. Ah, teve umas guerras ali, impira, ali, né? Um militar. Doideira, mano. É, porra, oh, cidade militar. Sim. E ali já existia uma rebeldia dessa rapaziada. Sim. Nossa, eu via aquelas coisas, eu ficava de longe, né? Eu saía de cantoneira, Doiteira, né? Doideira, né, mano? Porque foi feio o negócio. Foi feio. Olícar, e, e me fala pra mim, então, 60 anos. 60 anos, o Motoclube Zapata faz esse ano. Que massa, mano. 1963. Caralho, 60 uh -huh. anos de história, que lindo Sim. isso, cara. E... Eu não fazia nem essa... Pô, você me desculpe a minha ignorância, tá? Uh -huh. Eu não sabia. Tipo assim, faz um bom tempo que eu te conheço, sei dessa ideia, eu já uh -huh. sabia. Foi, pô, é. Mas eu imaginava, tipo assim, pô, uns um 20 mas você falou pra mim, caralho, 60 anos. É, eu conheci, hora, eu conheci o Motoclube já uh -huh. um pouco tarde, sabe? Ah. Conheci o motoclube eu já tinha 33 anos Pode crer Empira tá? é... Quando... mesmo Empira tá. tá O, o Torello ah. ele Teve esse bar nos anos 80 tá. E ele fez amizades nessa época Ele fez amizade com os irmãos Traubac, né para São Fernando Sérgio Tá com Deus, né? Pode crer é... Isso Tá Fernando Traubac, Sérgio Traubac. Ah. É, tinha uma amizade com o Torello Pelegrino nos anos 80, na época do Chiquinim e tal. Pode crer. Já frequentava lá, tive, essa, tive a banda lá, que toquei lá com uns 16 anos, sim, já tive uma banda lá. Pode crer. Tocava lá, eu lembro, já lembro do Torello com o Colete Zapata. Não sabia o que que era, né, tal. A gente tinha medo do Torello, porque <risos> ele tinha o ele tinha Amazonas Caixão. Ah, entendeu? pode crer. Amazonas Cachorro ele usava um. Nos um, anos 80 não precisava usar capacete. Ah. Ele usava um, um, um cap igual. Ah. Já assistiu o Daniel Bono. Já, já, claro. O Daniel Bono que tinha o rabo que de quadril. Ele andava daquilo, cara. E véio. vinha com a motona. A gente era moleque, olhava assim, já corria pra dentro de casa, né, mano? <risos> que chamada, Aí. Pô, foi uma história legal. Aí já lembro disso. Aí no ano de 2004. Ah. Essa, no ano de 2002 Eles começaram a subir Aqui pro interior para Pira Sununga, Certo E no rancho lá Onde a gente tem a sede rural até hoje em Pira A lá. sede da Sapata onde é? A sede central, central. É em Ferraz e Ah tá Tá legal, tá, mano, a nacional. Tá, faz às Vasconcelos, tá. mas já tá distribuído para vários estados do ah, Brasil. Tem, é, eu posso dizer assim que é irmandade? Me desculpa a ignorância, eu não sei. Sim, é irmandade, várias irmandades assim. Então, sim, que tem a ah, pode ser em Pirassununga. Tem uma rapaziada. Então, sim, em tá. a gente vai fazer esse ano 19 anos, Caralho, mano, 19 anos. E eu tô desde o começo, né? Pode crer, é, conheci existe alguém, uma tá? liderança em Pira ou da rapaziada de vocês. Sim, ah. Ah, até o ano passado eu tava ah, com a liderança e tal, certo? Que a gente chama Capatazia, né? Pode crer. Aí eu passei, né? Pra, pra, pra história rodar, sim, entendeu? Sim, sim. Pra história rodar. Às certo. vezes eu não consigo trazer um, mas aquele ali consegue trazer. Eu entendi, tal, eu entendi. É uma troca, pode crer. E no motoclube tem umas regras assim, de, de estatuto, assim. Quando você faz 15 anos de clube, assim, pô, você já é um veterano, é você já não precisa muito mais se é, é importante para resolver coisas importantes assim. você não precisa mais ficar é, vamos dizer assim de vendo, é, não precisa mais vendo ficar correndo atrás de picuinha yeah, pode tá? crer pode a, a crer. história já vem resumida para yeah, você uh, pra você dar o certo. seu sua palavra, Esse seu aval, aval bagulho, é, pode tem crer. tudo uma hierarquia pode assim, crer. né? Massa, né? Que, que é cobrado disso dos membros que entram, assim, desde o primeiro momento. Pode crer. E é legal, cara. Pô, eu só me arrependo de não ter conhecido antes, né? Mas tá bom. É aí tudo gente... no seu tempo, né, Isso. meu mano? 2004, então f... 2002 começaram a ir, a gente começou a olhar, aí entrou um, entrou os irmãos, né? Ah. Aí meu amigão Babu... A primeira rapaziada que chegou foi os irmãos que entrou. Os irmãos, tá. levou a, tá. os, uh, o Borracho para lá. Aí veio o Babu, aí eu fui o quarto. Ah. Em 2004, chegou a ter 50 em Pirassununga. Uh -huh. Aquilo foi uma novidade, né? Pô, o colete da gente é o diferenciado do Brasil, não, o nosso colete é o vermelho, é, é vermelho né? É, é Pô... É muito legal, cara, chegar num lugar assim, é. ser, sentir o respeito das que as pessoas têm pela gente. Legal. Tá? É, conseguimos conquistar o respeito assim, em meio à guerra, em meio a essas coisas. Assim. História, né, mano? É, guerra por, por ego, né, cara? E... Coisas assim que não precisa ter, né? É. Né? Garanto pra você que cada, cada um que tá no seu motoclube, tipo, eu amo meu motoclube. Pode crer. Pô, você faz parte de outro, eu sei que você ama o seu motoclube. É. Jamais eu vou te coagir em ideia pode crer, pra pode falar crer. que o senhor não presta isso é. e aquilo. O respeito, né, é cara? Tem isso, que ter o respeito é isso, é isso, Pô, Você é isso? Vou te é. respeitar por isso. É. Quero que você me respeite também por causa pode disso. Crer. E acabou, assim, já, já era. É isso. E do mais, cara, é andar de motocicleta, né? Da hora, mano. Da hora. Olicá, é. e essa rapaziada, de repente, assim, como que é pra você agregar mais um cara dentro dessa ideia de vocês aí? Ó. O Zapata Motoclube a gente certo. é uma família, certo? Tá, a gente dá preferência para o cara que já tá dentro do clube trazer outro, certo? certo Tem que ser um cara que já é frequentador. E esse cara que é frequentador, ele tem que ter um determinado tempo para isso, para agregar esse cara também. Como é sim, que é? Sim, ah, pode sim, pode crer. Tá. Sim, já tem que estar um tempo no clube para poder trazer alguém, né? Sim, entendeu? Vou poder passar uma ideia legal para alguém, pode crer. entendeu? É. A gente tem umas regras que é nossa tal, né? Sim. A todo lugar Mas, tem suas regras, é, mano. Chega em qualquer lugar. senão também, tudo a Deus dará, mano. Sim, é. Eu me apaixonei por esse estilo de vida aí, né, cara? Poxa, é mó gostoso. Agora, agora no carnaval, agora tem o presidente Pitácio lá. Ah. Aí já vai a galera de Campo Grande, tudo ali, vai subir. E a galera do... Do estado de São Paulo, vai juntar ali os caras do Paraguai, né? Massa. Tem, tem, tem divisão no Paraguai Caralho, tem uma México. galera, hein, mano? México também. Porra, que massa, tem, mano. Tem duas cidades do México e tal. A gente preza, assim, não ser é, quantidade. Sim. Tá? Pode crer. A gente preza por qualidade. Exato. tá? A gente, quando agrega Menos alguém... É mais. Isso. A gente, quando agrega alguém no Motoclube, a gente... No Motoclube Zapata, a gente quer cara fique pro resto da vida. Exato. Entendeu? Que o cara Sim. vista não só uma jaqueta, mas não. uma causa. Sim, é, é a segunda pele, né? É, mano. É uma é segunda aí. pele, né? É. Assim, pra todos, pra todos motoclubes, o colete é uma segunda pele. É. Então ali, você tem que honrar aquilo ali. Pode crer. Honrar e e bora pra fazer. é muito legal, cara. Eu imagino, Sabe? É, é, é o estilo de vida diferente, como, porque assim, ó, eu fico imaginando, a gente mora na... Pô, você vê o cara vivendo dentro da cidade dele, de vez em quando, faz uma viagem ali ali e vive. Não, cara. A gente tem amizade para tudo quanto é canto, velho. É, véio. mano. Onde você vai, cara? Até pessoas de outros motoclubes. Você é. comunicou, cara, os caras te dão um, um pouso, te dão uma comida é. para onde você tá passando. Você entendeu? Putz, foi várias aventuras. A ideia da coletividade, realmente, né, Lica? Sim, já andei... É, mano, de agregar essas ideias mesmo, mano. E é muito legal, cara. Poxa vida, você vai... Onde você vai aí ser é conhecido? Assim, pelo motoclube, né? Pode Fora... A gente mesmo, assim, a gente tem bastante lugares na cidade. É, no, no, no Brasil. Claro. Você... Pô, vou dar um rolê em Curitiba. Você tem onde ficar, tem sede lá. você Vai dar um rolê em... É, em Manaus, tem sede em Manaus, né? Caralho, mano, é, que, que massa, vai. mano, que da hora ali, ah. muito bom, cara, eu acho muito legal. Ô, Lica, eu acho que tudo quanto é coletivo, meu mano, que a gente consiga, de repente, é, fazer uma soma do bem, ela é sempre muito bem-vinda, né, mano? Sim. Quando você faz um coletivo que você sempre tá querendo dividir coisas boas, né, Sim. mano, com o seu próximo, eu acho que é... Sim, isso é muito da hora de É, demais, é, uma é regra, né? a regra do motoclube, uma, uma das regras principais, né? Pode crer. É a filantropia, né? É. é juntar aí, ajudar quem está precisando. Pode crer. É bem legal isso. Tem gente que aparece Que faz para aparecer. É. Tem gente que aparece para fazer. É. né A gente é costuma isso, dizer amor. que a gente faz assim: a gente aparece para fazer. Tem Eita. gente que. É. Um Faz ego. pra aparecer. A gente tá falando agora de ego né? aqui, né, meu mano? Sim. Parece que o ser humano, ele não é capaz de... de... O ser humano, ele tem que parar com um costume, muitas vezes. Tipo assim, não que seja... Cada um tem a sua... Mas tudo que o ser humano, de repente, ele te dá, parece que ele quer algo em troca. Sim. Nesse é for nada... um... Nesse for um, ô, oh, mano, valeu e pá. E, e, mano, é muita, tipo assim... Muitas pessoas que às vezes, tipo, tem uma educação, tal, que nem eu falei, cada um tem essa ideia. Mas eu acho que quando você realmente quer fazer algo pra alguém, você não precisa ter esse ego de esperar alguém, de falar, ô, oh, mano, da hora, isso é foda, não, mano. Fiz, tchau, valeu, é acabou, vou pro próximo. E já é, né, já era. É, mano, eu acredito muito nessa ideia também, porque, tipo assim, eu vejo várias ideias acontecendo, Lica. Como você também, você é um uhum. cara coletivo, você é um cara que esteve a liderança de uma rapaziada uhum. dessa, que é legal, você é mais do que ninguém pode falar. Hoje em dia tem uma rapaziada que de repente, mano, atrás da, da rede social, uhum. parece que deixou o cara, o ego sempre, todo, o cara sempre quer, de repente. Tem, tem os machão é, atrás é, do, da rede, né? sempre quer. É... Você nunca vê ele na rua, em rolê é, nenhum. É isso, Mas ele tá ali não. brigando com você, ali na... É isso. Mano, é? é isso, mano. É o cara que Complicado. não desenvolve nada, nada no dia a dia, mas ele descobriu algo e de repente ele consegue ter atenção. Sim. Né? Porque o que ele quer é só atenção. Porque só. fazer algo ele não quer. Não. Né, quer é status, né? É isso, mano. Quer é status. É isso. É. Ô, ô Lica, e essa rapaziada de vocês? Essa rapaziada, de vocês estão em quantos hoje lá em. PII? Essa molecada de pira aí, vocês. Em Pirassununga, hoje a gente tá mais ou menos. uns, uns 12, tá? Massa. Mas assim. Mas são 12! É. Tamo junto é ali. Isso, cara. Fazendo acontecer. Esse ano é a festa de. É a nona Mas peraí, né? essa festa aí? Peraí. quero saber isso Que eu vou colar. Eu posso colar? Puxa, tá convidado, <risos> pô. Mas peraí, tá quando é que vai rolar essa festa? Essa festa vai rolar no dia vinte de abril. Dia vinte de abril. Isso, lá ah. no Estiva. Ah, Sabe onde é o Estiva, claro, né? O antigo Estiva. Isso. Não, agora... não virou antigo porque todo mundo fala Estiva já sabe onde é. É, agora é a área de lazer Estiva, né? Ah, pode crer. É ali crer. Na, na estrada Pirassununga. Aguari ah. ali, né? Bem aqui em Pirassununga mesmo. Pô, você sabe onde é lá? Pode crer. Ali é facinho de achar. É um lugar gostoso, a galera gosta de. Pô, espaço pra caralho! A galera, caralho gosta, a galera, pra galera caralho. de motoclube gosta de, de sítio, é. gosta de montar barraca, Verdade. gosta de, de dormir no local, é. pra não precisar pegar a pista. É. Bebeu, fica quietinho é. ali, curte as bandas ali. É isso. Esse é. ano lá vai ter a Molina. Porra! Renatão, Edson, a molecada Sim. boa lá. Vai ter a Passport Rock, né? Na hora. E vai ter a novidade aí que tá rolando impressionante, que é a banda. Do dos Zapata Juninho, né? Que é o Lado oh, B. É mesmo? É. Tá Quem o... que é essa molecada aí? É o Juninho vocal, né? O Renatão, tá no baixo. O Renatão, o Colombo, ah. que tá na Molina? É. Da hora, o Renatão. Ele vai tocar duas vezes ah, na noite. Ah, pode crer, mano. É o Lado B. Cara... Lado B, os meninos fazendo um Charlie Brown, Xis, uma pegada rapa, assim. Essa... É, da hora, é, da, hora é. da hora, da hora. Então, aí a gente tá sempre nos eventos, a gente tá vendo o quê? O que a diversidade de um, uns ouve mais um rocão pesado, é. a galera gosta de Charlie Brown também, que eu, eu sei no Motoclube Zapata, uma galera mais nova gosta do Charlie Brown, gosta do Raimundo e é, tal, claro. entendeu? eu particularmente não gosto de Raimundo, Sim. Né? mas assim, Já é. mas meu, você tem que ter uma visão, claro. Tem que ter uma visão para deixar todo mundo feliz numa Sim, festa. É isso aí. A né? festa não é sua. Sim, não. É que nem. Pô, né, é que nem no taberna. Lembra da época do taberna, é, é isso, mano. A Bom, rapaziada, tipo assim, ó, a pô, rapaziada. Quando vocês tocavam lá, bombava Mas é. é oh, e o mais legal né? de tudo, o bombava muito mais era pela atitude sua da sua esposa. Por quê? Você é um cara que agregava todo mundo no rolê, mano. Sim. Queria você, tipo assim, é, ó, o que muitas vezes eu fui fazendo taberna, não é nem sua praia. Não. Mas o legal é o respeito. Com certeza. E você saber que você, tipo, tá trazendo alguém que não. vai somar no coletivo de alguém que vai colar não, ali também. É, é coisa de qualidade, né? É, a mano. A gente mirava bem isso mesmo. Pô, patriotas, puta. Bora ter uma qualidade, vamos, levar, vamos trazer os caras, né? Porra, não, que... sei, não sei quantas vezes foi, Pô, mas a gente foi várias. Foi várias vezes. Foi várias mano. vezes. Várias vezes, né? várias vezes. Então aí a gente tinha essa visão, né? É, fiz, fiz assim, fizemos um festival até de grindcore lá. Eu lembro, eu lembro. É de grindcore lá, né? Levei motorhead cover é. lá, umas coisas assim. Foi bem legal. Então, coisa de qualidade a gente... Tá sempre antenado é isso, é vendo isso aí mano. o que, que a gente ia pôr no bar é. ali Pô, foi bem legal massa foi da hora. então dia dia 22 de abril dia 22 tá? de abril é um dia depois do feriado que é sexta-feira 21 tá, tá. de abril 22 de abril bairro do estiva e você 19 não... anos dos borrachos o lica me fala pra mim e tipo assim é, vai ser quantos dias a festa? É só o sábado. Ah, só o sábado? Só o sábado. Vai ser só no sábado à noite, então, a festa? Tipo assim, a galera não vai poder acampar, não vai ser pra acampar? Pode acampar, ah, pode tá. acampar. Mas não vai ter evento no domingo? Não. Ah, entendi. No tá. domingo, pra galera que ficar dormindo ah. no evento, vai ter o café 0800, certo, né? Certo, certo, A certo. fruta, um... Sim. Um Bater uma um para levantar. levantar. Pode criar e... Pode crer. Não só zapata. Como... Sim. Os, os, pode, os o, 08, é... o cafezão 0800. 0800. Da hora. Mas a festa começa aí no sábado, ah. no dia 22. Certo. A gente marca pra começar duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Tá. E um, já tá aberto os portões pra Sim. rapaziada encostar. Pode Isso. crer. Isso, com telão e som Sabadão mecânico, né? Tarde, da hora, mano. Porra. Tolão, um telão som mecânico. Pode crer. É, e os patrocínios rolando, uns clipes bem legal e tal. A galera já interagindo nas nas ideias, Ponte né? O pessoal que, que é motociclista assim gosta de trocar bastante ideia, né? É. Onde eu fui, onde Passou por lá é. também, tá? Uh, que lugar é legal. Pô, ainda mais naquele lugar que vocês vão fazer o um evento, Sim, mano. É Ali é um lugar pra rapaziada parar. Já. As motos. Isso. Natureza, lugar espaço. Sim. Todo mundo fica à vontade, pode fazer barulho. Tem piscininha. Pode can... É honra. Oh, Tem piscininha pra, é. pra fazer o um batizadinho dentro da piscina. Olha que da hora, naquele mano. Naquele friozinho bem geladinho. Cara, <risos> Dá um entendeu? choque térmico no maluco. <risos> é. Sai dali já tá uma cachaçona, é... fica tudo certo já. Da hora, Lica. Pô, que né? massa, mano. Ó, oh, lá vai rolar então três bandas? Isso, aí as bandas a gente Tem fez mais alguma grade. atração? Só tem as bandas musicais? Vai ter alguém, tipo, discotecando? Sempre tem, sempre tem, né? E o maluco da locução tem aquele cara que sempre vai fazer Ah, esse, locução... esse charme gostoso que eu acho um monte da hora, é. mano. Eu gosto, Então, Lica. eu tava pensando em eu mesmo fazendo meio que a locução. Vai, evento esse, esse ano. Eu umas... acho lindo isso, cara. É legal. Sabe por porque eu acho que... A interação, né, cara? É, é mano. A interação. Tá ligado? Você, uh -huh. tipo, poder trocar... Por... Ô, Lica, porque nós seres humanos, mano, queiram ou não, a gente gosta de carícias, meu irmão. Com Quem certeza. Quem que não gosta de amor? Porra. às vezes o maluco, tipo, ele veio de Limeira, uhum. o cara brota no rolê, você, ô, oh, mano, o maluco de Limeira, aí, e... porra, tem que ter uma interação, não é, mano, e é, é gostoso, eu acho uhum. massa isso aí, a cara. gente tinha, assim, a gente tinha uns apatos assim, que era o seu Pietro, né, uhum. final do seu Pietro, tá com, tá na Celestial também, Sim. ele nos eventos, ele era o locutor dos eventos, do, do... não só no nosso, como em um eventos de outros motoclubes, ele tava assim com o microfone na mão, falando com a galera, é, lembrando é de um, lindo, mano. lembrando do outro, lembrando é, de uma situação. Mano. Exato, tal. mano. Bem legal isso. Chama... Puxando a orelha da rapaziada, isso. muitas vezes. Uh -huh. É da hora, mano. Aí as bandas, já é a partir das 8 da noite, né? Da uma, da, uma das oito da, das até as nove e meia ali. Barzinho no lugar bar, cerveja gelada, né? Praça de alimentação. Vai pagar pra entrar como que é? A ideia? Sim. Ah. É, a ideia é assim. Ah. É dez reais. O, o coletado. Certo. O cara que, que chegar de colete no rolê. Dez reais em um de alimento. Pode crer. Pode se pra, pra uma ação filantrópica, da né? Da hora, da hora. E 15 não coletado. Pode crer. Tá? Pra curtir as bandas. Aí no local vai ter lá o espeto vai ter um crepe sim. vai ter, ter um sorvete quente vai ter uma lara vai ter uma cachaça artesanal <risos> na hora né um ah. pastelzinho boas né? boas coisas assim sim né? e a cerveja gelada é, a gente vai presidenciar Demorou. deixar bem geladona. só ó, só deixa ela gelada tá que eu vou Vixe. lá tá convidadão o só já tá lá ó, é nós Ô meu mano me fala para mim e essa ideia do bar como é que pintou Donde Eu vou meter um bar no bagulho agora. Cara, sabe e que bar, parabéns, viu? Que... Pô, valeu, cara. Você tá Vocês... ficando louco, nossa. Ó, que... Até hoje a gente sai pra rua. Que lindo, né? Eu e minha mano. minha esposa, o pessoal fala, pô, meu, monta outro bar. Porque, sempre pra Puta, sunga, mano. tinha o um Império do Rock, né? O, único bar, o último bar que tava fazendo som. É, se assim, o Império parou agora que era parou. mais ou menos a galera que ia no taberna. é essa é, é, é a galera que fazia eu lembro até que eu Sim. cheguei a tocar no Império algumas vezes era meio que uma galera que fazia meio esse giro realmente Isso. entre Império você Sim, lá tal, é. agora mudou de mudou o esquema de novo né tá. agora tem lá o bodeguita que Sim. Tá, e também o hangar né o bairro hangar lá ah, é, que é para sair dali para Isso. Da Ianguera, lá em cima, Isso. né? Pode crer. Isso, tá. o, hangar, o Hangar tá bombando Massa. também agora com com rock aí de Mas fim tá de semana. tá rolando rock and roll? Tá, tá eu, rock eu and roll agora. Eu lembro, última vez, acho que só rolar é. sertanejo é, lá e tal. Do, lá é do Leandro, irmão do Juninho, do Zapata, né? Pode crer. O Juninho da, da, da Lado lado B, né? Oh, o Juninho, pode Isso. crer. é tá. do Leandro lá, e agora tá pôndo uns rock lá, o hangar Massa, tá legal. da hora. Tá bem legal. É. O Império parou, tá mais com violão e voz, né? sim tá legal. Pra quem quer curtir lá um, sim. um negocinho mais... As comidas boas deles lá Bateu também, um rangão, né? Bateu rangão, pai e ouvi um sonzinho mais ambiente, Mas voltando, você me perguntou, a ah. ideia é do Taberna. Sempre comentava com a minha mulher. E peraí, o desculpa tá... te cortar, por que Taberna? O nome é Chapado, cara. Porque uma você... vez, ah. velho, eu vi um, um adesivo de um motoclube. Da hora. Que era que os caras chamavam Vikings. Ah. Né, ah, ah. aí o que que tava lá escrito no adesivo? É, na, nada mais atrai um viking na estrada do, do que é na, mais ou menos isso. Nada, que a taberna, uma taberna, uma taberna atrai, é. atra, atrai um viking na estrada, uma coisa assim. Sim. E porque também, sei lá, achei um nome legal e tem a ver Teve com um taberna E também. tem a ver com você, mano. Sim, a taberna, né? Mano? É muito e o foda. Taberna 26 era, né? É. Porque é, o 26 é uma sigla do clube, né? Ah, o pode 26 crer. É tá. o, o 26 é o Z, né? Hum. No, e no motoclubismo, ah, tá. é, as letras se conversam em número. Certo. E vice-versa, entendeu? Certo. Então o Z é a, é a 26 sexta letra. Então é, é o Z. Pode crer. Então os Zapata sempre você vai associar o número 26. Ah, pode crer. E foi esse o nome. Hum. E como eu falei... Tudo na vida que você pensa acontece. Exato. E eu sempre comentava com a Marina. Mas ah, você já tinha essa ideia. Sim. Ah. Nossa, eu quero ter um bar. E aí, Mar, você agregava numa boa ou você ficava meio assustada? Não, não gostava. Hum. Aí, cara, e veio essa ideia, montamos aquilo lá que você participou várias vezes. Pode crer. Ralamos, deixamos super bonitinho, gostoso. Só que, cara. Tava uma prisão de porta aberta, cara. A gente que tava andando de moto pra lá e pra cá, de repente acabou. Galera, vinha, entendeu? Mas não é a mesma coisa. Não, mano. Você tá é... trabalhando, irmão. É, mano, e dá um trampo. Era gostoso a hora que o cara chegava, chegava com as motos, assim. É. A galera chegava é. pra curtir. É. A hora que a turma embora você fala. Porra, mano. O BOF. Era a mesma irmão. coisa que visita é... <risos> ser preso e receber visita. Né, Caraca, veio, fez é. a visita, vai embora. E você vai estar tá preso ali, é, mano. Mas é a parte, go parte gostosa foi da hora, cara. A gente tinha umas comidas da hora lá também, né? Meu filho, o Yuri, o Yuri, ele Puta, ele dava conta por da, da cozinha ali sozinho. Moleque, você lembra moleque daquilo? É, moleque, desenrola, né? Zin, o moleque desenrola. Você comeu uns lanchões aí. Você tá lá. Era ficando feito, louco, né, muitas vezes. E eu fazia questão de, de, de tratar a galera das bandas assim com, com carinho, mesmo. É, foi isso que eu sempre. Né? Eu sempre vi o, o respeito que você sempre teve conosco, mano. Eu toda vez que. Sim, meu... Toda vez que eu chegava lá pra fazer um trampo, você sempre tava na porta, ou era sua esposa chamava a gente no caixa, ajudando uma ideia... Ajudando a trazer o equipamento é, pra dentro... É, é, e é muito legal, cara, quando a gente, de repente... Porque cê, você tá ligado, mano, nosso país, infelizmente, é, culturalmente, são poucas pessoas que realmente dão valor à cultura musical. Sim. É ver que tem muita gente, cara, que toca na noite, o cara pergunta pra ele até hoje, mano, mas o que mais que você faz? Você é música? Você trabalha onde? Essa ideia, você tá ligado que ela existe... Aí de repente Eu você... já ouvi isso na tatuagem. Você faz tatuagem, faz... mas você não trabalha, não? É isso. <risos> Bem por aí. Você tá ligado? Você entendeu ali como hum. que é? Então, mano, quando você de repente. Ô, oh, Lica, deixa eu te falar pra você, meu mano. Você não vai acreditar. Eu já tive enrolei em bar. Escuta essa, meu irmão. Eu já tive enrolei em bar, assim, uma... tive um bar assim uma vez. Aí eu tô no balcão e minha mina tomando um goró. Aí eu cheguei e falei, pro meu irmão. Quem é o maluco que tá desenrolando o som? Fala, mano, nem sei. O dono! Você nem se ligou sei. no que eu tô te falando pra você? Então você imagina como é que esse cara já tratou o cara. Mano, o cara não sabe o nome do maluco que tá fazendo não som. Não deu nem água pra ele tomar direito. Não, aí aí o cara capaz de falar assim... Oh, mas o músico o cara pegou outra água. É aqueles caras que tem essas ideias. Pô, lá a água era fria. Vontade, não, não, mano. mano. Tipo assim, você... Sempre a questão, lembro de sempre fazer questão. Ué, vocês vão levar o lanche depois? Como é que vocês vai comer aqui? Vai tomar um refri. Falei, não, que a gente vai levar? Vai comer aqui? Então demorou, não sei lembro, o quê. Lembro, lembro de vocês na... mano. Eu lembro Bateu de vocês lá. Na, na, na, na mesma hora de, de pallet ali, né? Fala, pô, isso é da legal. Da hora. olha que. Aí você. Foi, que, qual foi o momento? Se você, falou assim, mano. Cara, o momento foi, foi, foi. Um casal que frequentava. Ah. Eles olhavam o bar tal, vende. Não, Não você, ah. que você começou lá. O bar? É, a hora que você, a Má, decidiu, falou assim, oh, vamos abrir o bar. 2018? Foi? É, foi... foi? 2018. Ah, foi assim, Mas cara. Mas já tinha um bar ali, como que é? Sim. Ah, tá. Funcionou o Caçapas lá, antigamente. Mas já rolava uma ideia que Já você... rolava ah, som tá, lá. Tá. Né? Não era sempre. Ah, mas é, ali a gente ficou um ano e nove meses, né? Mais ou menos. E Caralho, um bom tempo, hein? Aguentamos. Um ano e nove meses. Que nem pardal Todo fim de semana, som sexto e é. sábado. Sexto e sábado, som. Às vezes a gente fazia de quinta. Umas coisinhas lá que a galera queria. Pode crer. Né? Outra coisa que eu sempre combinei certinho com o cover da banda, que eu Sim. acho muito importante, Sim. entendeu? aí de quinta, assim, rolava, ó, oh, deixa eu tocar o um violão lá, tá? tinha equipamento lá, vai lá, toca Boa, lá, lá. Mas, né? Mas assim, as bandas, assim, que eu tocar eu sempre escolhia dedo é. e fazia questão de, de já acertar assim, é. as sempre, ideias. Pô. É, tanto, é tanto, então é, é isso mesmo. vamos é. então, é. E... Né? E foi isso aí. Aí, ficamos lá um ano e nove meses e esse casal acabou vendendo bar pra eles. Caralho, mano. Foi que... uma pena que um mês depois Começou deu a pandemia, a pandemia. cara. Puta que Aí bar. não rolou mais. Agora abriu de novo lá. Abriu? Aquele lugar é top, né? O Você lugar tá... é top, Porra, né? Mano. É um vale ali, né? É um underground, Às mesmo. vezes ficava assim, duas horas da manhã ali, eu é. tava tocando a banda. É. Cara, nunca deu problema com polícia, nunca é. rec... ninguém reclamou de barulho. É. Você entendeu? Oliga, e tem um detalhe muito grande também, mano. Essa rapaziada sempre ficou nessa ideia, porque você tá ligado que o ambiente te proporciona. Essa ideia de respeito Sim, lógico Tá ligado? Vocês, tipo, já tinham uma ideia Todo mundo que procurava lá É porque já queria curtir Seja qualquer forma de curtir Sim Então, cada um tem a sua paranoia delirante E já é Cara... Mas sempre todo mundo no seu quadrado Sim Sempre todo mundo se respeitando dentro Sim, do lugar lógico. Sempre o caralho, mano Um ano e nove meses não teve uma briga lá É, área, mano entendeu? Sempre quando tinha um anime exaltado assim Tinha lá, só trocava uma ideia Já... É. Pato, a galera muito... respeitou legal é isso, lá, teve é. uma briga uma vez lá só, né? É, mas mano, foi para fora do bar. Pode crer. Vocês querem brigar? Para fora do gradil. É. Se pegaram lá, se murraram. Se... a mulher pro meio da briga <risos> isso é aquilo. e aquilo. Eu se nervoso. Não um briga, se não tiver uma briguinha para não, não ter um E Eu nervoso para... olhando aquilo, é. mas foi dentro do bar não tá acontecendo nada é lá é. fora. Daqui a pouco a polícia chega e resolve. É. Bom quando meu olho, tá todo mundo que brigou, todo mundo se abraçando, trocando... Ah, eu fiquei bravo, hein? <risos> Filho da puta! Não, ah, eu sei lá, agora vocês somem daqui da porta, cara. Agora vocês fizeram o maior Os furduço cara... aqui, brigaram, Filho agora estão se abraçando <risos> aí. eu vou sair fora, eu vou sair fora agora, mano. Vazaram. Caralho, a uma Marina uma... a marina que botava a banca, Ah, mas mano. É, é, mas sempre tava sempre bem atenta, uma é da postura hora. postura boa. Não, e ele... Oh, mano, e, é, e nessa ideia, cara, é legal, porque tipo assim, ó... A rapaziada, de repente, a gente... Porque chega uma hora, mano, a gente é amigo de todo mundo, Lica. Tá trocando ideia com todo mundo. E, de repente, a rapaziada deixa exaltar essa amizade. Sim. Aí, tipo, tá a que chega... Opa! Ela falou, mano, a menina do cara tá falando, né? Vamos... E é, é legal, a mulher Ixi, sempre cara. dá, né, amor? Essa ideia é algo. É, eu, eu ficava olhando de longe para várias situações. Eu falava bom, deixa eu resolver. De jeito que aqui é, é melhor. <risos> é. é. É isso, mano. Ô, Lica, sabe uma coisa que eu achei muito. Mano, meu... voltando na sua. Na sua prime... No seu primeiro amor, vamos falar assim, uhum. que é na ideia da Tatu. Que você chegou aqui, você olhou no braço do. Do Sombra e falou, uhum. mano, essa é Tatu do maluco tal. Porra, que... que. Mano, oi, água, por favor. Mata essa. Não, aqui tem um pouquinho ainda, aí. Tem água aí, mano? Tem água? tá tem, já. Ah, tá, peraí. Deixa eu dar mais um golo. Ô, ô, Lica, como que é, mano, essa ideia? Tipo assim, eu e você me fez até despertar algo em mim, uhum. na mesma ideia que você, mas de uma forma diferente. Tipo assim, ó, de repente, eu, eu, se eu não ver... faz quando eu vou lá ver o, o evento, vou lá curtir o evento de vocês. Certo. De repente, se eu chegar lá e conhecer algum maluco que toca, eu sei que é o cara. Sem ver ele. É! É a mesma ideia. É, é louca essa ideia, né, mano? É. Eu bati o olho no, no braço dele assim, eu já vi que era o Rick que tinha feito já. Porque um dos estilos dele que, que. Acompanha às vezes, né? Sim. A, a, a, hoje em dia eu não tô acompanhando muito mais a rede tá, social. Certo. Eu entro lá, eu vejo umas coisas, Sim, ela pá. posta algumas coisas pra mim. Mas, cara, eu sou meio rutizão mesmo. Pode crer, do... pode, crer, Sabe? pode crer, pode crer. Pode a nossa geração não vem isso. nessa ideia. A gente, é, quando a gente a tem uma do... ideia, o duro quando você tem que aprender na ideia é muito diferente. É. A gente faz tal, mas não é a mesma coisa. Não, mano. não. não é um molecadinho de três anos. Não, L com né? rede social, é. a Marina me ajuda em Legal. tudo assim, divulgar meu trabalho, tudo porque hoje em dia é isso, cara, né? Divulgar o trabalho, né? É. Mas. É assim que rola. Por aí e tem que. Mano. E, e é uma coisa muito louca, que é o seguinte, você reparou também que, mano, a gente não consegue ficar sem rede social. De uma... Não. Não ficar assim, mas pro trabalho, ele é muito importante, meu Sim, mano. Sim, com certeza. Porque, tipo assim, aquela... A gente veio de uma ideia do do, do... do falar um com o outro. Essa ideia, a galera já tá mais casa, é rede social, é Quanto internet. Quanto mais se desembolar as de ideias... A, a, a turma fala, né? A galera fala que as pessoas se conectam com pessoas, né? Sim, então... É. é hoje em dia assim é legal você fazer uma, uma tatu legal botar uma foto é. É, mas é. é mais legal ainda você fazer um vídeo é. comentar E eu, eu peco nisso tá entendi, eu entendi peco nisso eu preciso treinar para ser assim é né? não eu sei você mano. Pô... é e é tipo assim ó, e é... ligar e é louco mano porque tipo assim eu vejo o seu trabalho tá ligado eu sei do seu trabalho da qualidade do seu trampo e eu vejo uma rapaziada muito boa cara. É, que a gente conhece e tal, de repente, o cara tá perdendo um fio de uma ninhada que ele, ele não podia perder. Sim. Porque é um trabalho como o que você faz. Porque, mano, ó, por mais que as máquinas sejam novas, vale, Isso. mas tem certas coisas que é só vocês que conseguem fazer, irmão. Tem muito trampo aí, porque hoje tem um trampo do... Que a gente fala que eu vejo muitos trampos, assim, com não sei o quê, do detalhe da mão. Mas, mano, mas tem a galera que gosta daquela coisa mais pesada. É o lance que você falou aí de, de ir num local e fala puta, é, falando é de isso. tal que tá tocando. É isso, tem é. essa galera ainda. E essa galera, muitas vezes, de repente, por falta de informação de uma galera nossa mesmo, o cara acaba indo em outro lugar, porque o cara... De repente acompanhou uma... Eu já tenho amigo meu que de repente fez tatuagem em outro cara. Sim. Mas ele fez de embalo porque de repente ele não tava... O cara que ele gosta de fazer de repente não postava ou tal. E ele perdeu esse contato, acabou fazendo uma ideia que ele nem queria. Na real ele acabou voltando nesse cara depois e fazendo o que realmente ele queria fazer. Então, então a gente precisa tá ligado nisso também. Precisa, é. E a, Nessa... gente não, a gente não vai... É... A gente não precisa ficar vinte Mas a gente... Não. Tem que ter um. A gente tempinho precisa trabalhar pra... com essa ideia também. Sim, com eu, eu acredito que, tipo assim, mano, a gente tamo. Porra, tamo envelhecendo? estamos, mas, pô, tem certas coisas que eu acho que dá pra gente. Tem que estar tá conectado, senão, senão você fica pra trás. É isso, mano. Vai ficando pra trás, vai ficando esquecido. Porque a galera, as gerações estão vindo, cara. É. Estão vindo. É. Entendeu? Você vê o lance de, de barbearia mesmo. Exato, pô, mano. É. Barbearia, velho, tem. Na pandemia aí. Explodiu. É. é um ramo, é um ramo não tinha antigamente. É verdade, é verdade. Não tinha, cara. Quantos anos ali que né, cortou com o senhor Jorge? Pô, seu, seu João da rodoviária <risos> tal, né? É. E nesse lance de barbearia mesmo, assim pô, tem o Fábio Viola lá, que pra mim é o melhor barbeiro lá. Pode de, crer. Né, Fábio, Fábio Viola. É, é do hora. lado do estúdio lá pra, pra barbearia paulistana, né? Massa. Um abraço pro Fabião aí, ó. Massa. Ele que fez o meu sombreado um hoje. É. Falei, deixou, deixou mais ou menos bonito, né? Porque eu já sou lindão, né, velho? Deixou mais ou menos bonito aí pro podcast aí. Aí ele fez esse trânsito pra mim. Da ele hora. é um profissional, assim, de... de... um porque eu não vou em outro né? que é ali do lado do meu estúdio também. E ele é bem profissional. Bem, é. Ele é bem roots. Pode assim, é toalha quente mesmo. Porra. Aquele papo bom. Senta na barbearia, hora. você sente um clima... É. Legal. É um lugar é... que você queria estar. Isso. Isso é muito né? É importantíssimo, né, mano? Isso. bom. E o Fabião, ele Ele trabalhava numa ressolagem. E começou a fazer umas tatu comigo. Começamos a me bolar umas. Fomos um amigo há muito tempo. Tivemos banda junto Massa. no Mercado Negro, né? Da hora. Mercado? É, Mercado Negro. Lindo, hein? Era só cover de Slayer, é, Creator, essas coisas aí, de destruction, Não. né? Pantera e. E o Fabião foi fazer uma tatu comigo, pegou uma amizade legal, tivemos banda junto. Aí ele, f... ele foi fazer o... os workshops dele de barbeiro. E eu abri um espaço para ele, né? No estúdio. Ele montou barbearia junto Caralho, no estúdio. Mano. Hoje ele tá do lado lá. No... Ah. Praticamente junto tamo Pode ali. Que... E o Fabião sempre falava para mim, pô cara, eu... Que, que queria ser só barbeiro, queria largar a solagem, mas tenho medo, né? Tal vai, cara. vai que vai dar certo. Pô, teu hoje o cara olha pra você, cara. Eu te abraça e fala: É isso aí, aí meu mano. Passou uma ideia pra mim é que aí, foi eu falei pra você que ia dar certo, meu. É isso né? aí, meu mano. É assim que acontece as coisas, ô Lica. E a gente chegou nesse, nesse ponto dessa ideia gostosa que você chegou a isso. Pra mim é uma ideia gostosa. Sim. Quando a gente chega numa ideia dessa. De você, de o um cara, de repente, meu mano, escutar o cara certo na hora certa. Porque de repente você escuta um pau no cu, o cara te... Ah, cara. Ah, irmão, não, não sei não. E você não. toma cuidado. Não é, mano. É, Olha porque... só. Que é pra ele. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também, né? É, ah, né, mano? Pô, é foda, velho. Essas coisas é foda é, mesmo, velho. eu É, porque, mano... Eu sinto, eu sinto. Eu tenho visto, graças a Deus, assim, eu é. sinto a Você sente eu também. também. É. Ah, velho, quando, quando, quando é a ideia errada, assim, eu já corto ela no, na raiz. É, já, eu aí, também. Eu acabou também sou assim. já era. É, mano. É. Aí o Fabião, aí, no caso do Fabião, foi enfim, vai, vai, filho. mano. Vai que vai dar da certo. Mano, né? É isso, mano. Pô, e hoje em dia lá o cara, você só faz o trampo com ele e é agendado. Olha que da hora, mano. Olha que massa, Entendeu? mano. Que da só hora. Só agendado. Da hora. Da hora. Sim. Ô, Licão. E aí, meu mano? Curtiu a ideia? Puxa que pariu. Nunca... que você falou? Nunca, nunca paramos pra trocar uma ideia assim. Tá tudo bem? Respirou? Tá tudo... Oh. E aí, mano? Curtiu a ideia? A ideia é essa, meu irmão. Top. Eu quero que todo mundo... Eu, eu, eu, eu quero muito poder agregar... Essa rapaziada que eu sei que realmente tem história, mano. Sim. Porque eu falo assim, ó, Lica, eu fico... Ó, mano, eu tô falando pra você o seguinte. É, eu fico muito chateado, cara, quando eu vejo a molecada, muita coisa aí acontecendo. E eu fico feliz, mas eu vou te falar ó, onde que eu fico chateado. Tipo assim, às vezes eu tô trocando uma ideia com um menino que gosta de um rap. Sim. Eu falo, mano, e aí, mas você já escutou aí um facção, vocês que estão racionais, ou... Oh, peraí, mano. Não tem problema de você. De repente, nem gostar dos caras. Não tem problema de você não gostar dos caras. Mas você tem que saber. Houve ideia, né? Mano? Você tem que vir. Você tá dentro de uma linhagem que tem um começo, tem uma raiz. Você já é uma um, um fruto dessa árvore. Sim. Alguém pavimentou essa ideia pra você estar aí. Então você. Tem que ter, eu, eu falo pra você porque, tipo, mano, eu tenho prazer em exaltar toda vez as pessoas que realmente é, me colocaram num lugar que eu queria fazer um som, cantar. E tem pessoas que, tá ligado? Que eu segui, tem pessoas que entraram na minha vida e eu tô aqui por causa, ou, se eu se tô aqui é por causa desses caras também. Sim. Então essa rapaziada tem que ter essa visão. Humildade, de, né? Mano? Humildade, de saber... Que tem uma rapaziada que construiu um caminho pra você tá aí hoje. Que essa, como chama essas maquininhas novas aí? Ah, hoje em dia tem as PEN, né, cara? Ah, ó, essas vamos, PEN. A ideia é assim: é. você amarrou muita agulha desse maluco tá ali com essa PEN. Nossa senhora. Você tá ligado? Então, tipo assim, eu quero que a rapaziada, a minha visão aqui. É sempre de, dessa junção, mano, você tem que brilhar, você tem que ganhar esse dinheiro, você tem que fazer seu trampo. Tem sim, Sim. Aí tem que respeitar a história. Pô, é legal resgatar a história. Não pô. é, mano? Pô. Porra, ali, cara. Pô, eu tive aqui no interior o prazer de conhecer um, um senhor que foi muito famoso aqui no, em Rio Claro. É ah. o Mr. Hood, ele foi falecido há alguns anos aí. Ah. Pô, cara, eu ia, eu punha a bicicleta dentro do ônibus ah. de Pirassununga e ia pra Rio Claro pra buscar tinta com ele máquina. Isso nos depois nos anos 90 ali comecinhos, anos 90 depois de 91, né? Ah. depois que eu comprei meu primeiro kit lá. Aí eu fui conhecer o seu Rodolfo, pode crer. Lá o Rude Tatu, né? Famosíssimo cara. E tem as maquininhas dele patenteada até hoje aí que ele vendeu, tal. Então eu sempre quando eu converso de tatuagem assim, tava esquecendo de exaltar ele, é. né? É, o Mr. Hood. Ai, o seu Rodolfo. Que da hora. Tá vendo, a história mano? História pra mim também, viu? O maluco pavimentou é. alguma coisa pra você chegar. É. Esse eu ia buscar lá as coisas com ele ele sempre me instruía. É isso, Uma mano. Uma coisa em outra. Diferente do primeiro kit que eu comprei lá. De crer. Toma aí, vai e já se vira. É. é. Mas de repente foi um, um up também, né? Sim, não. também sim. Você quer sim, mesmo? É. Tô, então, então vai. Vai e faz. É, é isso aí. Vem por aí. Down, Mesma né? coisa que você jogar uma guitarra, um instrumento aí, né? É. Você quer isso pra você mesmo? Vai então e faz, faz seu estilo aí então. É. Cria você Se aí não que eu for, quero não ver. vai ser. Não vai ser. É, verdade. Que, é não adianta. A gente é. vê a gente tentando na música, na tatuagem é. aí, muito tempo e também não vai. É. Não adianta. É. Né? é porque não é, irmão. Porque não é pra ser. Quem é LK? Com certeza. Tá ligado? Quem é, mano? Não vem só subir quem, quem é, vem para trocar ideia. Agradeço tá a Deus aí, assim que eu sou mesmo, né? Pode crer, meu? mano. As pessoas que estão ao meu redor aí: a Marina, minha mãe, meu pai. Né? meus tenho filho, tenho filho Pode que crer. tem tatuagem minha. Da hora, deu. E foi eu. Se eu fosse, se eu fosse seu filho, eu ficaria num <risos> esse cara, um caralho maluco me. Me grampeou na tá, ideia. Não, não que da hora. Tem espaço não ia da ter. Da hora. Da hora. Da hora. Show. Ô, Lica, da hora, mano. Ó, você quer mandar um salve pra alguém? Você quer falar alguém? Eu quero que você fale das suas redes sociais. Eu quero que você depois repita a ideia da festa. Vocês vão fazer essa comemoração legal. Uhum. Mano, fica à vontade. Ah, cara, quero mandar um beijo aí pra minha mãe, né? Pra Marina que tá com a gente aqui. Pode crer. O Mar... meu pai. Valeu, viu? Obrigado tá? por ter colado aí também. Meu filho Guilherme, Yuri. Pode crer. Né? É, dona Geni, família na, dos Nardelli ali tudo. A minha família lá de socorro também. Nossa. Minha sogra Marli. Né? O Brás. Minha cunhada Jaqueline. Meu filhadinho Pedro Miguel aí, que ficou, ficamos 15 dias juntos aí. <risos> da hora. Né? E agora ele tá sentindo falta, já acordei até chorando aí. Né? É foda, né? da hora, já? Né? é. é garantir, já garanti mais uma geração pra não ser esquecido, né? Tá vendo, mano? Tem maior cara de mal, né? E os caras chorando que o moleque foi embora. Ô, oh, <risos> cara, pô. É. Da hora, ali, cara. É, você tem assim, esses, essas amizades novas, esses contatos novos com crianças que parecem é, a sua vida, é. te renova, né, mano? Renova, te renova, mano. né? E o é. Pedro Miguel aí, nós pra nós é, é a joia aí. Da hora. Né? E mandar um salve aí pra galera do meu motoclube aí do nossa. Zapata. Um, um abração pro Torello Pelegrino, presidente. Massa. Diretoria toda, todo, todos, todos, não vou de A a Z aí, pra não, não esquecer de crer, ninguém. Pode crer. Né? Da hora. E agradecer a você também, essa oportunidade é louco, da hora você aí. É, velho. Eu que tenho é. que te agradecer. Como eu te falei, eu nunca tinha participado de uma parada dessa. É isso? Você me deixou super à vontade Não, aqui. Não, mano, aqui é tudo nosso. Achei que eu ia travar mais Não. Aí. <risos> Ô, é mano, eu tô feliz porque, uma, eu te, é, te conheço de ficar trocando ideia pouco. Mas você sabe que quem tem personalidade sempre se mostra rapidamente. Sim. Quem tem personalidade não fala demais. Não. Já vê no semblante do maluco que é ali o que falar vai ser e o papo é reto. Sim, então, tipo assim, essa ideia sempre estive sobre você. E realmente eu não me surpreendi nada. O cara que eu realmente esperava de trocar essa ideia que a gente trocou aqui hoje foi você. Obrigado. Oh, fala só as redes sociais então. Como que a rapaziada pode achar seus trampos nas redes sociais? Como oh. a rapaziada pode ligar, trocar uma ideia com você? No Insta tá como mesmo, Maria. Ô, mas chega aqui, vem aqui. Fala aqui Ela no não... telefone, fica calma. Não... <risos> fala pra nós. Então. Fala pra nós. Tá, tá no celular? Dá aqui no celular que a gente fala aqui. Eu vi uma que é Estúdio... É, tá vendo? Eu não vou falar que eu quero falar. Estúdio, underline, Lica Tatu. Underline Lica Tatu. Isso. E Instagram. Instagram. E o Face, Fábio Lica. Fábio, Fábio Lica. Lica. Lica. Mas tem um... Parece que eu vi um Fábio Lica também no Instagram. Um... Tá desativado. Tá desativado. Tá bom, então só tá no é, estúdio underline Lica Tatu. Estúdio Underline, Estúdio Underline, underline Lica Tatu. Isso, é isso. É as redes isso. sociais que para ver o trampo, telefone da para entrar em contato com você lá. 9, né, nove ah. 1036. Então, aí o Lica e o endereço de você lá do, do rua, estúdio. Rua 15 de Novembro, 1633, quarteirão acima. Na papelaria André, na rua 15 de novembro, há 25 anos. <risos> Só há 25 anos. <risos> isso aí. Ó, oh, rapaziada, ó, oh, ali oh, meu mano, ó, queria te agradecer, obrigado. Obrigado. Do caralho, é muito, humano. Oh, mano, né? você não sabe Pô. que honra de receber você aqui, da gente trocar ah, uma ideia. é recíproco. Tá vendo como a gente, de repente, a gente conversou, porque a gente sempre conversou muito na rapidez, o trabalho, Sim. da correria de tocar, eu seu ah. no bar, não sei o quê, você Legal. de alguma forma também já tá na, na página, foi o primeiro, a primeira, minha, minha primeira tatu foi Mas, você cara, que fez, putz, tá ligado? Então, pô, fico não tem o que falar. Queria te agradecer de coração, muito hum. obrigado por ter colado aqui. Imagina, cara. Queria que é falar pra você que, que é a satisfação que você, de repente, quiser somar alguma coisa, mandar um salve aqui pra nós, pra gente falar de alguma festa que vai rolar, da tá, rapaziada de você, do seu estúdio lá. Demorou. Eu quero que você realmente. Conforme você entrou, que deixou essa porta aberta, ela vai continuar aberta. Poxa vida! Muito obrigado. Nossa, que Tamo junto, cidadão. Tá? Só vale para relembrar aí. Tamo junto. 22 de abril. Boa. Boa. Tá. Bairro do Estiva. Boa. Tá. Vai até a festinha nossa lá. Na hora. A festinha é legal. Quem quem vai sempre gosta. Sim. Tá. A gente faz faz de tudo, três bandas três bandas boa, Ixi, caralho. Show de bola. E vamos Breja embora. gelada. Breja gelada, pracinha de alimentação, área de camping, né? Nossa, lindaço. Chuveirinho quente ali, tudo. massa, Ó, oh, e a rapaziada pra entrar em informação, você pode entrar também pelo, pelo Instagram pra falar sobre de repente querer colar no evento, nesse evento, saber mais informações do evento. Aí Como tem a, a rapaziada faz. Aí tem a página do Los Borrachos. Ah, tá? pode crer. Tem da a ótimo. página dos Los Borrachos, Zapata, Los Borrachos. Boa. Só boa. entrar. Já vai achar toda a informação lá. Da hora. É, vai ter os discos perdidos no dia tal, pode a gente crer. libera o telefone assim, meio que no dia assim também e tal. tá. Mas ninguém fica perdido. Não. É 19 é fazer... anos, a turma já vai direto. É, já não... pode crer. A gente, a gente sempre fez Alguma as festa, duvidinha, alguma coisinha, é. manda o salve ali na, na, na página ali. Sempre, a gente... É. As festas nossas sempre foi naquele raio ali de, de, de espaço ali, né? Pode crer. Antiga, as primeiras foi no, no antigo Sport Bar, não sei se você lembra. Claro que eu lembro. Então. Foi a primeira vez que eu fui num rolê de vocês, foi ali. No Sport Bar. Eu fui no Sport Bar. Isso. Eu fui lá. E... Tamo aí. Massa, da hora. Obrigado, meu mano. Nossa. Gratidão. Gratidão, é do caralho. Tamo Muito obrigado. O Valeu, obrigado por ter colado aí. Oh, rapaziada, bola. é isso daí, então. A gente vai ficando por aqui nesse Primeiro episódio fodástico com esse meu mano aqui, ó. Que carimba, rapaziada, quase 30, mais de 30 anos, mais mano. De 30. Cê tá, oh, é agulha, oh, hein? É o tinta, maluco. hein? É o carimbador, mano. É o carimbador. É tinta. O uhum. senhor Fábio Lica, que colou aqui hoje um podcast Passa Bola, pra trocar essa ideia gostosa, saudável com a gente, pra falar da caminhada, tá ligado? Pra falar dos seus trampos, de... falou de tudo. Foi um papo pesado, meu mano. Da hora, pô. Da né? hora. Resgatou umas coisas aí que eu tava até esquecendo já. Da hora. Da hora. <risos> rapaziada, é isso daí, então. Abraço. Queria agradecer a todos vocês e falar pra vocês, rapaziada vai lá ó, estamos no Spotify, de repente você quer assistir esse capítulo de hoje, você pode entrar amanhã no Spotify, você de repente está sem internet no seu tampo, baixa esse vídeo, naturalmente você vai poder assistir no, no off, estamos no YouTube, estamos no, no Instagram, estamos no Facebook, estamos em todas as plataformas digitais, podcast, passa a bola, segue nós lá, dá essa moral pra nós lá. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, que é a rapaziada que realmente deposita um chamego e acredita nesse trabalho que tá sendo bem, tá sendo feito já há um bom tempo. Queria agradecer a Unicel, agradecer ao restaurante Comida Caseira e agradecer a Master Comunicação Visual do meu mano, Átila. Tamo juntão, pesadão na missão, amanhã a gente estamos de volta aqui. Amanhã vai colar um veterinário pra gente falar de pet, falar de bicho, Legal, falar de amor cara. a esses bichinhos que tem com vida certeza. como nós, né, meu mano? Uhum. Amanhã o Armando vai encostar aqui pra trocar essa ideia gostosa com a gente. E eu quero que vocês também encostem aqui com a gente. Rapaziada, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo juntão, pesadão na missão, meu mano. Lica. Boa noite. Pesadaço, meu mano. E um viva pra nós. É nóis. É Saúde, nóis. meu mano. Saúde. Viva, Saúde. Mano. Tamo junto. É mano. nóis. Rapaziada. Gordão foi. Tamo juntão, pesadão na missão. Até.